A fazer eco, ou sou eu? Sou eu. <risos> Olá! Não, és tu, óbvio, éste. Eu não faço eco. Isto começa logo, vai. Eu utilizo iPhone. <Tem> que... Tu <risos> não utilizes headphones. Tem que pôr aqui câmera, man. Isso foi Meta tudo em cima camera. da cena. Olha, é assim. Uh, Bem-vindos, pessoal, aqui ó. A 40 décima, atenção, a 40, quem, quem? 40 é, que é 40ª. 40 eu não, eu não Então é assim. Não sei, acho não 40, mas <risos> mas 40 bem. vindos aqui a 40 sessão para quem acompanha o canal sabe que a gente faz só às terças, quintas e domingos. Hoje fizemos aqui, decidimos fazer um especial. Já Há não um tínhamos de... mais tempo livre. Pois. <risos> um, da, um da gente dos três ainda está ainda tá a apanhar o, o arco para chegar aqui ao estúdio. <risos> Ele ainda vai entrar. Eu estou aqui a tentar ligar a câmara. A gente hoje temos uns prémios para oferecer. Tu, é chamado... tu vais conseguir. Tu vais conseguir. Não, é, é o chamado prémio Cagalhouro. Cagalhouro. É o Cagalhouro. Há o Globo de Ouro, há o Oscar e há o Cagalhouro. É o Cagalhouro, estás a ver? E há a trampa, e há a trampa. Trampa. Também há a trampa. Mas sabes, pá, aquela nossa cena uma trampa, estás a ver? Não estás a apanhar a cena. Olha, vê lá, vê lá se o nosso convidado não está aí a bater à janela. Epa, tá, eu estava aqui a ver, está aqui sim senhora, mano. Como é <risos> que é? <Eu, porra>, meu. <risos> estava aqui a falar para a parede, meu. Boa noite. Ah, é é para a janela, era para a janela. Pô, -se literalmente. Olha, uma live, uma live isto, isto é mais um podcast. podcast. Deixa me só fazer uma pergunta, deixa me fazer uma pergunta. Já estamos já live ou esqueceste por live? Não, não, não, vamos é, não entrar live daqui a 5 minutos. a minutos. É. Ah, minutos. Já está tudo live? Está tudo direto? Não, ainda daqui a 5 minutos. Vamos entrar lá. É e aqui só daqui a 5 minutos. minutos que vamos entrar. <risos> Oh, bem, que, ah o que é, que é que andaste a fazer? Já estás animado. O que é que andaste é, a fazer esta pai, tarde? É, acho, olha o bem. Olha, o Dilma foi preciso 40 sessões. É, mas não és o maior. Eu <risos> é, fiz 40 sessões deste 40 sessões. Foram precisas 40 sessões. Não. <risos> não, mas é assim, <risos> o Dilmer é, é um grande adredo, tem é grande respeito, grande a própria para o eu só estou a dizer isto porque da, a gente já tem 40 vídeos e ele só apareceu aí uma vez para dizer ao É pá, claro, ainda a bem, olha. Estamos a gente com já sorte. é um lugar que fica Diller, um sabes casa. como é que é? O Diller é um gajo ocupado, anda sempre na dilagem. É Diller. <risos> Diller, bem-vindo. Uh, Sinta-se à vontade, quer tomar alguma coisa? Uh, eu tive a bondade de preparar. Como é que o outro gajo do Ferrer Rocha? Olha, é chocolate, queres? <risos> Ah, sabes essa? Tipo, a gaja uh, diz, é, Ambrósio apetecia malgo, e depois o gajo diz que a senhora não pode comer chocolate. porque <risos> <Estou risos> ela não me borra, se ela não o que era da caganeira. Não é caganeira, é cocô líquido. Ai, não, é caganeira. Cocô mol, cocô mol, Olha, comi o um chocolate, fui ali fazer um caganeiro. um cocô mol, é, man, eu, eu, eu vou ligar a câmera, que é para isto deixar de ser um podcast, e passa a ser, yeah. epá, tem, temos aqui umas cenas muito boas. Goku, bora, agora silêncio e vamos entrar em live. <risos> bora, bora. Ah, falta um minuto ainda para a live. Espera <risos> aí, que eu quero só ver se me aqui a câmera, grande mal onda. Como é que é possível um gajo carregando na live <risos> para ligar a câmera? Olha tem aí umas cenas muito bacanas para a gente vamos fazer aí o vamos Uma fazer aí é a autopsia vamos fazer a autopsia aí as bacanas ah, é não não né? <risos> É para a gente vê as coisas mesmo a fino porque é que elas ganharam o prémio Cagalhoro estás a ver pois é hoje hoje hoje tu vais oferecer aí uns, uns galhardetes <risos> É a... <risos> Epá, isto é incrível, eu não encontro a minha pasta. Ah, está aqui no software. Tu vais encontrar, tu vais encontrar. Está aqui Tem já, está aqui um já. Tu não só encontraste a página, como uh, fiquei eu aqui a fazer, uh, vou boicotar a live. Eu vou boicotar a malta, como é que é? Está tudo bem? Bem-vindos ao canal do Faísca. Uh, Esta é a, a quarentésima uh, sessão uh, da live. Portanto... Eu hoje decidi fazer a live no canal do YouTube do Bad Styles. Por quê? Porque sim! Boa noite. Eu vou aqui aproveitar vou cumprimentar a malta. Gabriel Matos. Hehehe. Olá. Grande a propósito Gabriel Matos. Está cá sempre. Devia ser promovido a moderador. Temos o Criptodigitalio. PT. Calpa, calpa, calpa, calpa. O Rui Pedroso o Cripto também está cá sempre. Não falha uma sessão. Uh, temos também aqui o JX Legend, OMG Web 3. Boas pessoal. Ele só bebe Cerveja. Ele quem? Eu? Estão a falar de mim? Quem é que entrou na live? falou Olá, como é que é, a malta caiu? Bem, vocês caíram todos, eu estou aqui firme, eu já boicotei, <risos> oh, Goku, esta agora é a nossa live. O Goku yeah. e o país que agora passou para o canal do Beto. O Betis foi de linhas. Foi, nós, fica, nós ficámos... Fez, foi de linhas. Já yeah, estamos aqui com o domínio. Olha, Olha como é que estás? Está, está tudo bem, mano, e contigo? Também, pá, estou ainda Olha, eu não vou poder e ficar sapo, aqui o tempo sábado. todo. Hoje estou de casamento, meu. todo casamento. Então estou aqui a aproveitar. mas vi, é que tu já bebeste. É pá, eu vou te ser sincero. Até agora ainda só bi água. Opa, não bi nada água. mais a não ser água. E estás aí desde. Ah, ah, do casamento desde o meio-dia. Tu vais sair, vai sair daí sei, cheio de, de sapos? E é, é verdade, é, verdade, pá, mas é, pá, sabes o álcool não me puxa, meu. Oh, Oi, Beto, temos aqui! Como é, temos é que é, é a Bed? Foi belo bacana, meu. Está bem com dificuldades, man. dificuldades é. técnicas. Então, olha, vamos lá é. dar uma porrada nestas bacanas. Baniram o Bed, baniram. Não, não foi baniram, foi só um kick, foi kick. Foi só um kick. <risos> Ouve, tu não me falas em kicks hoje, mano. Olha. <risos> <risos> então, estás farto então de é marcar assim. gol já, não é por isso. Então é assim, olha. Vamos, vamos, aqui, vamos aqui atribuir um prémio. Vamos aqui atribuir um prémio. Calma, para mas explica à malta, explica à malta porque é que a gente exatamente, vai atribuir olha, prémios. Só para começar, vamos explicar exatamente. Primeiro, tu sabes que eu boicotei aqui o teu canal enquanto tu estiveste ausente. Então, man. Eu transformei isto na live do Faísca e depois passou a ser a live do Goku e Faísca e agora passou a ser a live do Goku e Faísca com o Ben Style, estás a ver, tu é que és o nosso convidado, tens a noção. Olha, estás a curtir aqui a cena? Olha, temos a Mariana, dar, temos a Lagarde e temos a outra, nunca me lembro do nome da outra. É Mariana, Ana Gomes Não é... Ana Gomes, Ana Gomes. Ana, Ana, Ana. Ah, é, é. Ana, Olha, o oh, oh Beto, estava aqui a dizer ao oh, Faísca que como eu hoje estou aqui de casamento, vim -me só mesmo dar um olá, ok? Ainda não bebi nada, para além da água. Uh, vamos lá ver se arrisco. <risos> Mas à partida é para sair daqui inteiro. Arriscas? Tá <risos> ah, então... <risos> o João Santos está a perguntar quem é que baniu o Beto. Ninguém me baniu, meu. Eles entraram aqui pelo <risos> estúdio adentro. Tu hoje, merda, eu Tu hoje Almeida, tu hoje autoficaste. <risos> tu hoje, tu hoje até te autoficaste, autoficaste do teu próprio canal, meu. Nem de propósito. Mesmo propósito. Então é assim, quem é que quer ler aqui esta merda linda? Lagarde é culpado é de, negligência, de, negligência, de negligência que usou o Estado francês mas não foi condenada. Negligência. Epá, como é que ela teve o, o, o, o, o. A. A. A. A. A. Portanto, estamos a falar de uma. Aqui desta bacana que ganhou aqui o. É do meio, a é do meio, não é? E a yeah, do meio, sim. sim. Essa gaja tens uma foto dela a mostrar um, um colar, um pingente. É, o colo do Bitcoin andou aí hoje, né? Pode você yeah, é. É. Ah, é mano. montagem, é montagem, é montagem. Não é nada, mano. É verdadeiro. Então, mas é tu achas que, ela, achas que ela anda, iria andar com o colar a dizer Bitcoin? Eu acho isso ridículo, era hipócrita mesmo. Eu estou a dizer mal da cena e depois ia andar com coisa a dizer Bitcoin. É, era... é subliminar, aquilo é uma mensagem subliminar para os <mano>. é, <risos> investidores, mano. É, é, é uma sério, cena mano. que tu não compreendes, mas o cérebro tipo, estás a ver? Exatamente. É o, é isso, é o subconsciente. É isso. O subconsciente, o subconsciente é Nerido, extremamente poderoso. Ela diz que não há Bitcoin, mas depois tem um claro a dizer sim à Bitcoin, estás a ver? Exatamente. E tipo, aquela, aquela parte que tu visualizas, tu ficas com a Bitcoin no subconsciente e depois à noite pensas na Bitcoin, estás a ver? Pronto, estou a trollar, mas uh, pode ser. Sabes <risos> o que Olha. é que eu achei aqui engraçado? É que é assim: ela, para quem não sabe, foi diretora do, do FMI, não é? foi julgada pelo seu papel no pagamento de. tanto que, que ela usou o Estado francês em 400 milhões. Para beneficiar um amigo dela, uh, epá, e depois foi diretamente dali, salvo erro, corrijam-me corrija se eu tiver enganado, para presidente ou não sei que, que carga que cargo é que foi lá do BCN, ou que não era? Nem faço a mínima ideia eu como é que ela assim, lá chegou. Você ela ela, ela não foi a Como é que a malta lá chega, sequer. Olha, passar aí, eu não tenho aqui o link, mas esta semana andou aí um link. Uh, dela numa pequena conferência onde alguém fazia a pergunta se o filho dela tinha Bitcoin Sim. e depois também o, o entrevistador falava o que é que ela tinha a dizer sobre a massiva impressão de dinheiro e ela diz ah, no, in due course in due course uh, vocês vão perceber pá, vê claramente o encavamento em que ela estava era era giro, pá. Só que não tinha o link mas era era giro passar ser. esse vídeo ser. Bitcoin Bitcoin é, é scam e o dinheiro é. Fiat não é, portanto tá, tá certo, tá certo, <risos> tá certíssimo. Espera aí, espera aí, essa tá, tá promovida. Qual é que é o, o, peraí, peraí. Peraí. O, o troféu que ela pode ganhar? Caralho, lesou a França em 400 milhões de euros e uma velha malvada. <risos> tu ouviste isto? Será a voz da Stephanie? <risos> uma velha malvada olha uma cena e é faz uma confusão: é como é que esta bacana vem aqui para ela para prontos é foi condenada não é pelo pelo é condenada por porque porque porque ela usou o estado francês em 400 milhões de euros para favorecer um amigo dela também, e em como tribunal é como é que ela, como é que ela, ela foi como é que ela se desculpou como é que olha, -se, desculpa. olha curto, curto, olha. A diretora do Fundo Monetário Internacional a FMI, no Lagarde, foi considerada culpada de negligência por um tribunal especial francês. Especial. Ah? Condenada. Condenadíssima. ao tempo que foi ministra das Finanças de França. É só cons... taxa. O Conselho de Administração do FMI, no entanto, retirou a plena confiança em, em Lagarde. Portanto, ela saiu dali e foi para a direção lá de não sei do quê. Mas achei que foi para do BCE, o BCE. Né? É. Penso que sim, mas não tenho a certeza. Se Quer dizer, isso... sai do FMI para, para o BCE Quer dizer, também. sai diretamente, é do tribunal, estás a ver, e epá, aí vai ocupar um cargo, portanto, é assim, se é uma pessoa que foi condenada em tribunal, ela é criminosa. Isto é passar depois... da, da Distrital para a Primeira Liga. Temos <risos> que chamar é... as pessoas pelo nome, é assim, se ela foi condenada, sim, ela, é, sim, ela é criminosa. Sim. Então, eu até que tenho moral medo de é chamar os dois tem... pelo nome aqui no... ainda leva strike ou uma coisa ela, ela ela não tem moral para, para falar não tem moral nada. nenhuma não tem moral e, nenhuma é assim. <risos> tem ah, este, este, este, este... não é que é, falam é um discurso tipo aquilo alguém escreveu é é um guião né é uma música linda não é Isso é, é, é, linda. Linda. É, uma, é música linda mas não é para os meus ouvidos <risos> E de sabes o que é que me faz confusão. Ela, tu vês dela. aqui a Wikipédia. Mil Tem vezes visto? a Maria Leal. <risos> Maria Leal. Tu Quem conheces diz? a Maria Leal? Conheço a Maria Leal, meu. Eu Sim. tenho o número de telefone dela. Eu falo com ela quase todos os dias, meu. Eu qualquer dia trago é. aqui ao canal. Que é para ela é fazer assim costumam... ao people. <risos> é que costumam falar. <risos> é pá, ninguém gosta da rapariga. Ela canta muito tá bem. Olha, é, mas eu sugeri... a falar isso? Eu, mandei, eu tofinei para lá para um gajo, lá da Ucrânia, estás a ver? Que era oh. para eu levar para lá a Maria Leal, que era para juntar-se às forças ucranianas contra os russos. A Maria oh, Leal lá à frente, megafone na mão. A guerra já tinha acabado. Russos, Isso não, esquece. É, olha isso, é. já tinham desistido, já estava tudo a bater em retirada, até os, próprios, retirada. Até os próprios ucranianos batiam em retirada, deixavam, abandonavam o país. E não, não, não, foda-se. Aquilo que me mete confusão, é sabes o quê? De cá, É que tu vês aqui, há a vê isto é uma senhora que, ai, ah, é uma mulher, foi a primeira presidente disto, a primeira presidente daquilo, costumas isto, pá, foda é a primeira vez. A mulher faz primeira vez em várias, em várias coisas. Não é que não tem a ver se é mulher ou não, isto, isto, isto aqui não se trata de... Eu tenho a certeza que há mulheres competentes em muita coisa, estás a ver? Mas aqui não se trata se... Aqui no caso foda. não é, foi uma incompetente toda... Mas aqui vez. não se trata se é mulher ou não, homem, meu, aqui tem que fazer um trabalho... Não, eu... não é roubar... Não <risos> faz <risos> para roubar não isto, muito, isto, mano. Para roubar, foda-se, já, ah, já é nem eu consigo que... contar, já perdi a conta. Carrega no link... Aqui o coisa caiu, pá. Aqui o... Aqui o okay. caiu, man. Uh, e então vamos continuar aqui. Portanto, temos aqui coisa. o troféu que ela, que ela vai ganhar o troféu. Portanto, é uma pessoa sem moral para, para falar de cripto. A Mariana... Isto a gente já fizemos um vídeo... Espera, espera, Não diz o disclose. <risos> Aquilo que eu mais curti... Estamos, é... a, falar, estamos a falar aí da Camon. Da, da Camon, da, da velha. Da Camon. <risos> Sabes é o que é que eu curti? Foi... Um, eu não, eu então, não tenho agora aqui à mão, não tenho agora aqui à mão, mas eu estou aqui à procura. Há um vídeo dela a falar do Elon Musk. Isto demonstra o quê? Isto não é só a cripto. Foi o que eu disse é da última vez que ela é uma pessoa, parece que tem uma venda nos olhos e está a disparar para o ar ou calhas e de vez em quando acertem alguém. Porquê? Porque não é a primeira vez que ela ataca alguém. Esta semana foi o Elon Musk, não sei se esta conversa já foi dar um mês, ou dar seis meses, ou caraças, mas foi hoje que eu vi foi aqui a conversa um vídeo. Do Elon Musk. É, tá, é, foi um vídeo que ela estava a dizer em público, eu estou aqui a arrumar isto para trás, a ver se encontro. Uh, tinha, tinha em que a ver ela disse que o Elon Musk devia ser taxado, mas o Elon Musk, ele é taxado. Mas... <risos> mas... Tipo, estamos a falar da, da pessoa, não estamos a falar de, das empresas. Não, ela estava-se não... a referir a ele. A gaja estava a se referir, ele estava atacá-lo diretamente. Ele não é taxado, ele é não, taxado. Não, olha, está aqui, está aqui, está aqui. Eu já apanhei, está aqui. É assim, olha. Eu, eu, então, eu, eu criar... acredito que ele deva ter uh, aí algumas benesses, mas também estamos a falar de benesses. Também o homem gasta ah, dinheiro primeira... dele para investir no. Mas a, caso, América, é... né? mas a primeira coisa é assim: a Mariana não tem jurisdição não, não, não, não, para não, não, falar peguei, do eu. Elon Musk. Estás a ver? O Elon Musk está lá na cena dele. Que de é essa? Dana, vive noutro, e ela ataca as pessoas. Olha, curte lá. Eu então, vou lindo. pôr aqui o áudio. Eu vou pôr aqui o áudio. Há ilusões de fortuna fácil. Afinal, não somos todos Elon Musk e pode ter a certeza que, por mim, o Elon Musk pagava impostos. Ah. E, epá, eu acho que esta é, brincadeira é, é, é, é, é, é uma bronca. <risos> É uma. É toda. Mas não, não todos faz. Todos, afinal, não somos todos Elon Musk. E pode ser assim -se, por mim, o Elon Musk, pagar impostos. Pagar impostos, por Mas. É uma paga. Já não estamos em Portugal. Uh, um nem o homem está em Portugal uh, exatamente, mas, exatamente. Tá... o homem agora ouvir isto já não quer vir a Portugal feito. Chega feito chegou ao aeroporto não. lá está a Mariana a dizer vá os impostos e ela é cegueta, é cegueta, é sanguíntia não percebo não percebo não percebo não percebo não acerta o homem gasta bilhões uh, no desenvolvimento de, de tecnologia tudo tudo dá, em, dá em, emprego Pesquisa espacial, então essa essa então vai de vento em poupa neste eu, momento É não há ninguém no mundo mais à ah. frente que O gajo é o único que consegue ela... utilizar. meter escrever. o vídeo, pode meter o vídeo, é só para perceber que tipo de mobília é que está por trás quando ela está a falar. É a Assembleia, mesmo. É a Assembleia, exato. E ela está a dizer isso no parlamento, tipo na Porquê? Assembleia. Não é, é não faz sentido. Se o homem está mas... lá na vida dele, está mas... do outro lado do mundo. É muito bronca. É, é muito bom. Tipo, é assim, ela ao menos devia estudar alguma coisa, não é? Mesmo não estando na jurisdição do, do Elon Musk, se ela queria pois. falar alguma coisa, pá, estudava, man. Então ela não sabe. É que o Não, não Pás, ela tem pá, que se estudar, se... obrigatoriamente. Ela neste momento tem que estudar. Não, ela fecha os olhos e dispara à toa. Outro tipo, um dia acerta não no, pode no Bitcoin, mais. outro dia acerta no pé. Epá, isto é melhor Ela, -me tem, a melhor que começar, ela tem que começar. Acertar é frequentemente, aliás, ela já, já faz isso muitas vezes, mas é, Sim. o problema é que é que, é que é, o que ela faz depois, muitas das vezes, faz ricochete. Então ela tem que começar a, a acertar <risos> mais vezes, tipo, a um metro do alvo e é, tipo, o alvo é tipo uma esponja que é para absorver e não fazer ricochete e está ali o dia todo a debitar, a debitar postas pescada. Uh, e... sem, sem sequer eh, ter qualquer eh, fundamento uh, ah, concreto. Que... Ela manda o tipo ao ar e, uh, yeah, e fica realizada. Ela quando chega à casa, eu acredito... Ela realiza-se ela... toda, ela ali... Não, eu acredito que ela acredita mesmo naquilo que diz. Ela, ela sai sempre dali todos os ela... dias, <risos> sai sempre toda a minha <risos> dinha, todo, todo Toda a Toda <risos> que Ela deve suar, ela deve suar o <risos> não ter é calma Deve suar. Claro, óbvio. Aquelas axilas, Ai, aquilo, não vai lá com... Mariana do da... caralho. É que, né? <risos> Tem que se mais para qualquer coisa, com os absorventes. Ai, o caralho, esta bacana... É Mariana mas é mas é do caralho. Cara. É triste, é triste, olha, é triste. É é triste, olha... E então ela queria, queria, queria... Mariana, Calma-te, <risos> ela, ela queria taxar, estás a ver. Viste, é, o, é, o, é a notícia que anda aí esta semana, man. Anda aí uma... É, anda, ouvi uma... dizer. Sabes, sabes que existe um NFT aí a circular na, na, nas interwebs. Ah, já, já, já vamos ver isso. Já, já vamos ver isto. Deixa só ver aqui. Tu viste esse NFT? Mano. Pera, pera, Já vamos ver isso. falado do NFT, mesmo NFT é certo? Sim, sim, sim. É sim. aquele Estava NFT, tem bem. uma música por trás. Eu tenho esse NFT, é bacana. Todas, <risos> grande NFT, velho. Eu tenho que esse NFT. Graças, olha, cena. proposta do bloco para tributar os criptos também foi rejeitada. Claro, <risos> ah, é óbvio, mano. E Ana, Gomes, e Ana Gomes, olha, eu no Twitter, olha, eu até tive que me desligar do Twitter porque epá, é pá, assim: a gente deve se afastar dessas cenas, estás a ver? Só que ela às o vezes Twitter. diz coisas que o gajo não é capaz de evitar, meu. É do Twitter tá? ou, da, ou dessas pessoas? Não, mesmo o Twitter. Eu, eu tinha lá... Opa, aliás, ela, ela é que me enviava mensagens. Tipo, aqui um calhar calho a todos, Desculpa. estás a ver? Ela, e eu vejo aquela... Né, me ela ela enviava-te nudes. Devia-me estachar os não sei o quê. É aquela bacana, Não, não fujas né? à questão, não fujas à questão. Diz, diz, diz. Ela enviava-te Não. Foda-se. <risos> Foda-se <risos> Foda porquê? Achas, man? Sim, já, não Achas... sei. Não, meu, aquilo é, é, é, é tipo um feed, Aqui é aquilo aparecia. Oh, estás difícil. a mentir, tá, tá, estás tá, tá, a trollar. Estás a trollar. Só... <risos> <Só trovar. mandava, risos> <mandava, risos> oh, estás a ficar corado e tudo, olha. Estás <risos> é, a ficar corado. Então é assim: o prémio. Mostra lá, prémio... manda lá para mim. O quê? Minutos uh, que ela te mandou? É, Os não nudes. é para mim, ela não enviou diretamente para mim. Aquilo um calhou-me no meu feed, então. estás a ver? Era no OnlyFans. Um não digas que ela tem OnlyFans. É pá, a gaja diz coisas que tu ficas maluco, pá. Tu chegas okay, a um ponto. Tu... Não. não, ela Há diz coisas, coisas que, que nem, não, nem lembra nem lembra o, o arco é... né? Não é o oh, menino dos não é? Não, não. O que caiu já não consegue entrar. ele já não consegue As... entrar, acho eu. O Paulo Marco, eu diz, agora, não sei, eu é agora não sei. Dizem, agora dizem não sei que é para encontrar aqui. Foda-se, mano, os pobres. Aconteceu também, não sou pobre e grave. Ninguém me dá nada. Olha, este aqui também vai ganhar um prémio para a próxima. É este aqui. Nem eu me consigo dar a mim Vamos mesmo. Vamos fazer aí um, aí um aí uns criptocrônios para a próxima. Yeah. Uh, olha, olha, este está é aqui do, do do BTC. Este está um brutal. Este está ali. Este está, foda-se. Olha chegar ali Toma um Pumba! E, manda e agora? E agora? E agora? Pera. E agora? E, aí. e aí. Pera, pera, pera. Pera. Para. agora? E agora? E agora? agora? E agora? vou agora? E mandar. E toma pumba. E E E agora? agora? espera. Espera. agora? agora? agora? Toma a e as cuecas e os abençoes E as notas novas, toma tudo, toma tudo aquilo. A tua loja, tua loja. Olha, bear market, beer market. beer market. Não, não é, ainda não está confirmado. Só se o portão estiver fechado durante um ano. É que está confirmado que é Bear Market. Não, então não é Bear Market, então o um homem fechou-lhe a porta da Face, mano. Já ficou ali a falar com o um porta. A porta. Da face. E agora, e agora? Bear market? Fomos de férias. Ai, caraças, muito bom, mano. Fomos de férias, voltamos já em agosto. Eu conheço mesmo, já se calhar há uns três anos, meu, ou mais, meu, não é? Eu acho que este é recente. Não, não, este já é antigo, eu já conheci este da aboe, meu. Mais de 5 é, anos não tem. Mais de 5 anos não tem. Eu não estou a falar 5 anos, eu estou a dizer para há 2 ou 3 anos no mínimo. Ah, sim, ai, é, é, é, é. No mínimo, porque eu lembro que é estava lá na academia eu já vi este gajo. Estás <risos> a ver? Epa, Epa, é pá, parece daqui várias cenas, é pá, é sim, eu às vezes... Hoje tá, a ver. Agora, isso, Cara... isso é um hype, isso é um hype que está a ver. E essa cena é bem difícil, que é a malta pegar nestes vídeos e fazer, tipo, com uma mensagem, como esse gajo fez, me escreveu ali Bitcoin, não sei o quê devia ter escrevido quando, escrito, quando o gajo fechou o portão, tipo Bear Market e yeah, aí, é só... isso é ficar Market. <risos> bear <Yeah>. Market <risos> eu às vezes um, vejo coisas para... não vale é a pena comentar, estás a ver? Não não, não, não, Olha isso. <risos> ai, ai. Caralho, foda-se, bem, ai, Doeu, <risos> mas doeu. Mas que doeu ainda, ainda bateu de testa lá no, ai, nas escada. Não, olhos. ele bateu mesmo com o currado naquela cena. Olha, curto, curto, Sim. Olha, mesmo de... aí, olha. Olha, aí foi o do. O e depois, nas... e depois, quando depois de bater com o Cóxis, foi bater com a testa no. <risos> Na escada rolante estava a vir para cima. Pima! Aliás, aliás, um a, a sorte foi a pessoa que estava na escada rolante. Repara, e amparou a cabeçada. Olha, pifas mesmo. É barriga, mesmo não olha ai, lá, mesmo. Caramba. Ganda, eu às vezes vejo aqui cenas. Estás a ver que é pá. Não, não, não dá para um gajo responder, meu. Senão... Se não ficas maluco, man. Olha, este foi feito hoje. Ai, ai, é, maluco, é a arte aqui do, do, do, do nosso amigo Legend, estás a ver? Isso e hoje dá. foi eu que fez aquilo. Mete lá, aqui o... lá, lá, lá a arte do. A capa do Legend. Mete lá a capa do Legend. Não, o Legend é um bacana um lá do Bad Beach sim, Club. Mete lá para eu ver de novo. Uh, a outra, a outra. Sim, sim, sim, está sim, sim. Louco, sim. Tipo, isso isso está, está a capa para um, para um disco de vinil. E eu pensei na mesma cena, man. Porque este é o formato. Ah, sério? Yeah. É. Yeah. Aquele tá formato quadrado que tá? Com Com um usens. Acho que é o grande artista, man. Sabes que o disco de vinil, o, o tamanho, como é, como é a dimensão, é maior. Este é, este é o cagalhouro. É ter uma arte maior. E... Este é o cagalhouro. Este ver? é o prémio Porque que a, ser... a gente vai oferecer, não é? Exatamente, são três cagalhouros, que é para oferecer o... a às três estás a ver? Porque É brilhante. Exatamente, exatamente. Vamos Não, vamos ao a Ah. Há uma coisa, vamos aqui só deixar aqui um convite. Vamos deixar aqui um convite à, à Mariana. à a velha. <risos> como é que ela se chama? a Cristine. Vamos Cristina. Vamos deixar aqui um convite a um convite a como é que ela se é, chama gorda é, guarda, é, Ana, é Ana, Ana, Gomes. Ana, Gomes, Ana Gomes vamos deixar aqui um convite a elas as três para vir se inscrever aqui no Bad Beach Club no telegram o link está na descrição e no canto superior direito do canal a gente lá temos yeah. uma biblioteca estamos a juntar traders uh, um é de outro país aliás é material bom, de um trader que é de outro país que há um trader nosso que tem, tem material bom dele uh, também eu juntei coisas minhas, ainda vou juntar mais. Estamos a fazer uma biblioteca uh, trader de livre acesso, ninguém paga nada, tudo de free. Uh, e se elas quiserem vir cá, uh, pronto, é, entrar no nosso grupo, podem dispor lá de, toda, todo, toda aquela informação e documentos para que ela possa estudar, para que para a próxima vez possa fazer um discurso mais inteligente. E então só por isso a gente vamos entregar o cagalhouro é <risos> à maluca Oi. velha. E há, a e há caramba, está a ver <risos> E então vamos passar aqui. A vamos próxima. passar então aqui ao melhor, melhor. Temos mais algum, não. Temos aqui uma coisa boa, man. Então temos aqui. Temos aqui para mostrar o melhor NFT da semana, man. Que tem um musical. Olha. Exatamente. Olha, <risos> olha. olha. <risos> temos aqui o um musical, portanto, eu vou agora aqui. Vou agora man, aqui. Que cena é fantástica mano é que é que calhou calhou mesmo bem uh, porque esse NFT fala de uma cena que veio agora a, a público que era a taxação por parte do bloco exatamente então vamos ouvir aqui va va vamos ouvir aqui a mostra, o aí, som. mostra aí a malta mostra, mostra, sim, mostra sim sim sim portanto isto é um NFT que se chama O Bloco atachar a Scripto, FT, Brain Dead. Onde é que foi buscar este nome, Brain Dead? Foi uma banda de metal da Almada ou veio-te assim à cabeça? Não, Brain Dead é o vocalista dessa banda. Ah, ah, ok. Aí, olha, olha aí na cassete. Sim, sim, sim, sim, sim. Está aqui, está aqui, está aqui. Brain Dead, Bloco atachar a Scripto. Antes de eu pôr aqui o som, queria... O lado A. Só ver aqui primeiro... Hum... A descrição queres ler? Tu, por favor, espera que eu tô sem óculos. Espera aí, deixa-me pôr os óculos. Ora, Instru instrumental created, created, created by F41 for on F415 C4. Yes, that instrumental <risos> produced by the instrumental producer one by... in Where? 2015 illustration well. and Design, Caralhones, 115 C4, Vocals, Branded. About first to Now Day Genesis Edition. <laughs> tu fazes rir, man. Então vamos por aqui em grande, porque isto é em em... grande. Quem vê aqui, eu já vou, eu já vou partilhar o um link aqui, na, olha, vou já partilhar aqui no chat. Uh, aliás, eu vou, eu vou partilhar no fim, que é melhor. Se não depois estão a ouvir em dois sítios, vamos pôr aqui em pause, que é yeah, mesmo do, do início. Então é assim, estão preparados? Está, está, está, está, está uma, uma cena do outro mundo, mas... Isto é, acho que é um minuto e meio, uma cena assim, olha, curto lá então, vamos lá ouvir Bota aí, só na caixa, DJ. Minha pera, estava no mútuo, man. So, DJ, está já falhado, DJ. Está já é falhado. É? Agora o Agora o quê? O bicho do bolo. Opa! Opa! O bicho do baralho. O baralho. Opa! Yeah! Opa! Ah, oh, mó oh, que oh, oh. quer taxar as criptom. Taxar taxar as criptom. No ri RS. R-R-S. Opa! Eu sou do norte. E tenho uma coisa a dizer. Uma coisa a dizer. Opa! A Mariana. Que vai taxar, mas é a puta que amarelo! É puta que amarelo! É <risos> o puta que é pariu. Ouviste, é está <risos> muito bom. Está muito do o puta que feriu! vario. O puta que feriu! É vario. Só queira roubar. Mamões do caralho. Eu, eu até me engasgando, olha. Oba. Quando eu conheci este NFT, estás a ver? Uhum. Quando eu conheci este NFT. Epá, as pessoas até podem pensar que isto não é uma grande coisa, podem pensar que não é um grande assom. Olha, eu gostei tanto pela sua originalidade, estás a ver? Gostei tanto pela sua originalidade que enquanto eu não tive este NFT eu não... Não, não descansaste? Não, não fiquei descansado, meu. Tipo, era, era o NFT que me faltava aqui. Era o NFT que me faltava aqui na minha coleção, estás a ver? <risos> Um NFT com áudio, um NFT com áudio. Yeah, com, com áudio, com áudio olha o Legend também fez aqui uma <risos> ainda não é strike dos Nirvana <risos> <risos> ainda não mas é olha diz diz por falar em NFTs tu tens aí grandes NFTs na tua coleção eu Epá, sei eu vou, eu vou acumulando man. estás a ver, eu sou uma acumuladora por exemplo, esse, esse que estás a mostrar da capa dos Nirvana Sim. Que, está, que está brutal, com a cenário é, animada. Isto, é isto é arte do Legend. Esta foi o Legend, tanto que eu meti aqui o nome dele. Partilha, partilha, partilha aí o canal do Legend. É o nosso clube, ele não tem canal. É o nosso clube, é o... Ele hoje ah. é que fez a capa, ele hoje é que é que fez a capa da... Do... Fez a capa aqui do thumbnail. Onde é que certo. está o thumbnail? Foi ele que fez este. Foi ele que fez aqui a capa do nosso... Eu fiz sempre a minha vida toda. Maravilhosa. Os meus vídeos. Foi a primeira Maravilhosa. vez. Maravilhosa. Yeah. Foi Foi ele que fez aqui a... o Legend, não ganhar é, um artista. Ele domina. É assim, eu tenho curso de Photoshop Masterclass desde 2021. Cinturão, cinturão negro com cinturão fundo. Cinturão negro. Illustrated tenho. Mestre. É um antigo. É pá, mas o gajo é muito bom, meu. Eu reconheço, olha lá, o gajo fez uma coisa limpinha. Eu disse assim, olha, eu não estou aqui, vou Limpinha, assim, clean, isso. Fresh. Sabes porquê? Porque isto era eu muita coisa. É, a por... língua do do, do... do Como é que, como é que se chama roll, essa roll. Do Rolling Stones aí, com <coughs> os olhinhos do Bad Beach Club. <coughs> e repara, ele escreveu um ali língua cagalhouro. Faz aí publicidade ao Bad Beach Club, diz lá que às quintas-feiras é bar aberto, Ladies Night. <coughs> olha, por acaso, a gente faz tudo After a gente faz TA todos os dias porque eu só faço vídeos Bom, às terças. Para quem beber cerveja. Eu faço vídeo só às terças, quintas e domingos, estás a ver? E então faço uma TA mais particular lá para o, para o grupo, fica fixada hum, lá no topo da Hambúrgueres Para quem beber vodka? Bar <risos> aberto, meu, ali não. Ali sim, não sim, se sim, mas estou-te falar de comida, comida. Cachorros <risos> quentes para quem beber ah, mais. Que tem, tem tudo, meu, tem lá tudo, tem hambúrguer, fazem refeições pipocas para quem quiser uh, água costas de olha, razão, olha, isso. esse é NFT o segundo a contado baixo que está por baixo do, do, dos este. troféus esse aí isso é weather fish man Curtis é a yeah, curto é este é uma versão daqui que um que já tinha feito que foi o primeiro que só tem 10 não é toda a gente que tem onde é que está aqui há um que é verde é este olha este foi o meu primeiro NFT é 32 é o por 32 yeah, OG. Yeah. OG. É, mesmo OG, é mesmo assim <risos> Pode dizer, conta, -me. conta, conta, conta-me lá a tipo a criação desse NFT, o bonequinho ali a fumar, foi é, é, é assim, os, eu estava a, a começar nos ali, NFTs e ali tava, a, a apontar a pistola. estava a, come a começar nos NFTs e queria começar pelo básico e então pensei usar uh, o, o chamado Pixel Art e uhum. então fui usar um programa próprio que faz o enquadramento que eu quiser, escolho a quantidade de pixels e eu escolhi 32 por 32, e eu pensei assim, como é que é possível um gajo desenhar aqui alguma coisa de qualidade dentro de uma coisa tão pequenina e aos quadrados, e depois eu venho bem, pera lá, vamos lá pôr aqui uma cabecinha e tá, pá, tanto, achei o misto, estás a ver? Pá, eu gostei tanto, olha, eu gostei tanto é Tu começas sempre pela cabeça, né? É, pá, depende, depende, olha, eu até uso aqui no meu, pá, não se vê, não, olha Não, não, <risos> já não se vê nada Uh, eu uso aqui no meu telemóvel até hoje, pá, eu adorei, adorei. E depois é assim, como é uma edição limitada que só tem 10, eu pensei, pá, uhum. é assim, eu vou ter que fazer mais 10. <risos> Porque eu não gosto de fazer assim 100 ou, ou não sei quantos mil, estás a ver? Este tem 50, este, este tem 50. Já, é, e é tudo para oferecer. Fiz esta versão, depois pensei, peraí, eu vou fazer esta versão, mas com uma cena animada. E então lá no Fireworks, aquilo dá para colocar uhum. os frames, estás a ver? E eu puxei isto para cima, é como tu fazes nos gráficos de, é, do Trading View: puxas para cima. É, imagem, sim, sim, um layer outra. e o layer já, por trás era já, o já, animado. Aquilo é assim: tu basicamente metes uma imagem parada, abres uma e, outra e, e para uma para imagem, uma uma cópia, tu arrastas um bocadinho para o lado, tiras outra cópia, arrastas mais um bocadinho, outra cópia, 3, 4, chega. E então ficou. Olha, mas o, o coisa, o. Ficou o... Assim, estás a ver? Parece que está yeah, a andar, é. Isto, não é? Tu criaste com três imagens, criaste esse movimento... Uh, com duas, com, com duas imagens. Yeah. E esta aqui já, vou um, aqui um filtro, que fez aqui esta coisa aqui, porque se eu não pusesse este filtro, como o fundo tinha um preto, não se conseguia perceber onde o é que... O filtro não é o tracejado, não é? E há ali o tracejado à volta, porque senão não se conseguia perceber aqui onde é que terminava é. a cena. Ah, ficou muito espetacular. eu agora. muito bem. O bonequinho é interessante. A simplicidade do bonequinho e a maneira como ele está de perfil a correr, a andar. Está a fumar um corro e ali a apontar a pistola para o gajo. Vai andar e diz assim: oblá! E ele, olha, ele está a ver, mas está-se a cagar para ti. Continua a andar. Olha, toma e siga. O verdadeiro Oji, mano. Verdadeiro, -Man. <risos> e depois ela aparece aqui também já não aparece em lado nenhum. Este aqui tem um efeito holográfico que tu se olhares aqui para o centro e mexes assim a cabeça, o boneco parece que tem assim uma cena, estás a ver? Parece que tem assim um fundo. Parece que faz estás, assim, estás a mexer aí, eu estou a ver a mexer aí para o lado, estás tu estás mesmo. Pá, a... Olhas assim. <risos> é pá, está muito a fixe, este. este ficou é pá, Eu estou a fazer o mesmo, mas... Então, mas se quiseres ajuda, eu ajudo meu. Isso é verdade fácil. É assim: olha, neste aqui, para fazer um efeito holográfico, eu dei um efeito que se chama Sharp. Mas, yeah, de um lado mas, está, está, está mais focado e do outro está mais. E, exatamente, exatamente. É, não mas não é o color. Pensava que era um eu que era. É, é, é um o efeito, é um efeito Sharp, estás a ver? É o efeito Sharp, um sharp exato. Exatamente. Se tu des um Sharp e depois no meio puseres a foto normal, estás a ver? E ainda por cima ali com cores. Tipo, três cores a desvanecer. Barrantes, berrantes. Tu olhas para isso e ficas assim, isto parece que o boneco Muito quentes. Está lá São dentro. Cores quentes. O, yeah. o boneco, o boneco, o fundo do boneco, verde, yeah. é, é, é fresh. Parece que está lá dentro, não é? Parece que tem assim uma outra layer lá atrás, não é? E, exatamente, porque dá uma imersão na imagem. É, isto é o cérebro que engana, um gajo faz assim, o um gajo parece que. Mas olha lá. <risos> E fazeres esse boneco a mexer as perninhas. Eu também pensei nisso, a, a, a andar, andar O pessoal não vê, o gajo está encostado, meu. o gajo está assim. É olha. só fazer, é só fazer tipo, dois ou três já imagens mais, as é, perninhas. É, é, é fácil, pegar nas pá, perninhas é. e Eu já tinha e pensado trocar isso, dois, dois NFTs. Olha, agora temos esta aqui uma ideia que eu não Tem eu não as perninhas voar. assim e o outro, a outra e o outro fotograma tem as pernas, as perninhas ao contrário e ele depois metes aquilo em movimento em um dois um dois um dois um dois. A cena é. parece que o boneco fica a andar. Olha, olha. Este. olha este. A Luna, mas porquê é da Binance Smart Chain? A Binance não A Binance só não. Enviaram-me esta merda e tem aqui um coisa no Ah, não faças. Não, ah, então não é eu Acho que eu sou maluco. Eu <risos> pensava que é... isso era teu. Pensava que isso era teu. Isso não, é escamaria. Não. Escamaria. Eu escamaria, sei, eu escamaria. Sei. Isto é, tem um e-drop marado que tu depois ficas com a carteira marada. Este é o do Carmo, estás a ver que é a que é Bitcoin Girl. É pá, isto tem aqui promenores. menor muito lindo. Tem aqui promenores que tu és maluco, mas isto tem é aqui por menores que tem ali as correntes que é, é que a é blockchain, é. tem ali as picaretas que é, tem a ver com a mineração e está aqui repleto de, de simbol... com licença, de simbolismo Olha lá, a moeda, a moeda tem tem umas palavras escritas. Consegues ler? Eu consigo se eu se eu copiar isto porque isto tem quatro mil e tal de resumo Não, não é. a é que está no fundo, é que está no fundo. Tem decentralize, não sei o quê. Ah, decentraliza de. É de de... só com uma yeah. luta Peer. Yeah. diz ali qualquer cena e aí eu nunca. Ah, peer. Ah, é peer to peer e yeah. yeah, yeah. do outro lado e do outro lado estou a ver estou a ver se consigo perceber digital. Isto, se tu vês isto bitcoin. tem 4 mil de resolução, mas agora assim não Talho. deve ser digital qualquer coisa digital yeah. Mama, mostra isto é, isto, é, isto é muito louco meu. Yeah. Eu, até, eu, eu, eu até disse ah, Cláudia, que ela é que desenhou isto e eu disse, é pá, metias-lhe ali um bitcoin em cima já não já não, estás a ver? Não já dá para fazer controle mais, mais, mais Epá, não, meu, aqui não. Eu estou a tentar... Experimenta lá aí no teclado, no teclado. Controlo mais, mais. Epá, o que eu posso fazer é assim. Posso é fazer isto, estás a ver? É ainda melhor. Pois, é. ah, e agora assim vejo o pormenor. Isso aqui é limpinho agora. deixa-me E dá para ver as estrelas lá por trás. Isto tem 4, mil, isto, isto tem 4 mil de, de resolução, meu, diz. Metal... Olha a corrente. Essa corrente, dá para ver, tem, tem umas, uma, umas, umas letrinhas na corrente, se tu ampliares letras na corrente, já estás a ver yeah. coisas que eu não Mas vejo. do lado da mama, do lado da mama. Yeah. Aí no meio, vê lá no meio. Não estou a ver, meu, ó oh, meu. Não, onde está tá a mama, tem a corrente. Depois da corrente, aí nessa parte, tem letras. Epá, eu ainda não é estar aqui a falar desta cena. Estás <risos> <risos> <Sinto mistério. risos> a ver? <risos> Eu espero que eles percebam que isto é arte, man. E espero <risos> é. que eles percebam que eu estava a trollar. Estou uma cena, não sei se foi em França ou em que país é que foi, que os gajos, sabes que as estátuas têm as cenas tipo a mostra, não é? O, tipo o Calipo e a cena. E os gajos andavam Sim. a tapar as estátuas porque aquilo não era. Era por okay. causa do Facebook, era por causa do Facebook, porque o Facebook o algoritmo estava a dar strike às contas que tinham, oh. que tinham... Tu ias lá tirar uma fotografia mais a tua prima ou alguém, assim, uhum. e então, pumba! Era por causa Estricada da... da, da, da, da, da no, no Ela reconhecia aqui como umas mamas humanas, se calhar, estás a ver? E então... Não, a mas para... atualmente, ah, atualmente estamos num ponto em que uh, isso não é descabido de todo. Porque neste momento temos aí um mix de tecnologias a interagirem no cotidiano, uh, estás a ver, entre, no sentido entre que tu tens o topo de gama a interagir com o mais básico é aí É aí é, é, é, é que está programada para ir procurar aquelas merdas, porque Como se o, fosse ser humano, normal. o ser humano não pode ir ver as contas uma, uma estás a uma. Não pode. Era um descalabro. Parece real é que... ou não? Aquele que há... NFT, quem, quem é que fez aquele NFT da, da, da donzela? Foi tu. Yeah. Olha isto, não Fizeste parece como? não? Olha lá, mas tá, não, estamos não. a falar do, dos galhardetes do ouro e não sei o quê. Sim, então agora elas têm que vir aqui para ver. Estamos, a... estamos aqui a falar, mas temos que oferecer, of quer dizer, dizer quais são, quem é que ficou. Então olha, quem... as primeiras oh, três oh, pessoas. Oh, oh. Diz, São diz. três galhardetes iguais, é tipo, é um para cada e chau, Laura. É pá, elas têm que ficar a buscar o cagalhoro, tem aqui três cagalhouros para eu, elas. É que era, eu é convidar... que dar muita importância a estas senhoras que não merecem não, não. importância. Não. E eu já as convido Mas... a ir lá a aprenderem qualquer coisa lá na nossa biblioteca, é pá, porque é gratuito, elas não pagam nada. Já que estamos Isso aqui a. Não... É... <risos> vamos lá, então vamos lá recapitular o. Uh. Uh, uh, esta, vamos começar pela, pela Camon, come a dos cabelos brancos. Essa. Mariana linda, do caralho. Mariana yeah. do caralho. Calma-te, caralho. Não, essa é a. Pri... Não, estou a falar a primeira. A... Não, vamos começar pela primeira, sim, mas a primeira é a segunda. É a segunda, a dos cabelos brancos. A segunda brancos. é a Cristina. Isso. É, Isso. é a velha. Mete aí o robô a dizer Cristina do caralho. <risos> Ela só diz quanto quer, meu. É sério, não diz agora por quê? não sai meu. Ah, tá muito folgada, né? Tá muito, tá muito... folgada, pá, Tá muito é, folgada, tá pa. Muito Cristine folgadinha. Do Cristine. Deixa eu dar outra vez? Peraí. Christine do caralho. Cristine do caralho. <risos> Cristine do caralho. <risos> Olha se, fosse... Olha se fosse o Sobert. Olha Sobert. Fosse o Sobert? Olha se o Sobert falasse. Já vistes? Ia dizer que tu és a Pegat. Uh... Sobert. Uh... Your little bitch. Talk about Mariana. Right. A ver o que é que ele diz. About... Ah, deixa... meti, um, meti um coisa o que é que lá, o bote vai dizer sobre-te talk about Mariana eu, eu tu eu estás a, a, estás o a o mostrar o telegrama todo olha o que é que o gajo disse o que é que o gajo disse disse it's tu. it is great to meet you talked you is very colorful foi a resposta dele foi a resposta dele it's, it is great to meet you though it is very cool man <risos> O gajo está o gajo, o gajo está numa trip de ácidos. É pá, mas foi uma resposta inteligente, meu. Isto, isto, é, isto inteligente, é machine mano. Isto bota é learning. O está numa trip de ácidos, mano. É <risos> pá, o gajo tem 944 megas de memória. E ele está a aprender. É o suficiente é. para tripar de fininho, <risos> mano. Mas a machine learning toda são crianças que estão a aprender. Estas EAs. É, que tens, é, porque... é, olha aí, meu. É, o pessoal, criança, olha, olha, o pessoal. É, pá, tu olha lá, é que é, começa com o zero. E eles, eles é, nada sabe, é também estão a fazer ténis. O problema é que e o pessoal lá no futebol. clube, pá, começam a reinar com ele, uns falam em português, outros falam em inglês, outros dizem bacuradas. O gajo às tantas é o que ele não aprende, é o que ensinam, estás a ver? É esse se <risos> se aprender, é merda, <risos> <mesmo>. <risos> eu quis que lhe ensinam, man. Mas eu... só lhe ensinam, merda. <risos> <risos> Já começam lá a atrofiar com ele. Ai, caralho. Ai, caralho. E então é assim, pronto. Elas, elas têm cá o, o cagalhouro de ouro para virem cá buscar. Quando então, a... lá, vamos recapitular o, o porquê que cada uma vai receber o cagalhouro de ouro. O, o, calhado. com, é? o cagalhouro. Cagalhouro. Cagalhouro duro. Cagalhouro duro. Cagalhouro, estás a ver? É pá, primeiro porque a Mariana atacou o escrito, só disse bacuradas, como a gente... Só diz é merda, essa gaja só diz é merda. Quando fala da escrita, só diz é merda. Coisa de mamões do Cuaralho, é Ai, eu puta, merda. Esta aqui, Cristine, porque... Olha, eu quero pedir... Desculpa, porque senão a gente vai... Temos que pedir desculpa em live, senão o YouTube vai... Uh... Ah, é? É, Ai, porque então, se isto não vai não à revisão, não. tem que ter algum um menu, um menu para, para nos ouvir. Se vai pelo robô, vamos... Vamos não. Vai o teu canal, fica banido. Uh, portanto, se isso for uma segunda revisão, é uma segunda revisão. É uma, uh, uma segunda revisão, estás a ver? está tudo lixado, mas não há dado. Isto, isto, isto é uma edição especial. Se eles banirem, eu consigo mudar o Galhardouro, galhardouro. Não, glo... Hã? que galhouro. Que galhouro, galho meu, que galhouro. A Cristina recebe o prémio porque ela, apesar de ser uma criminosa, porque é uma criminosa, não é? Deu 400 milhões, a, a alisou a França em 400 milhões para favorecer um amigo. Uh, não, é, foi condenado em tribunal, só que não cumpriu pena de nada, não é? Uh, mas não deixa de ser uma criminosa e depois vem atacar o Bitcoin, não é? E uh, a namora, essa até não se cala, ela não há um dia que não manda a puta de um poste para o Twitter, que aparece sempre no meu feed, estás a ver? Eu tive que porque... bloqueá de contra um post. vê todos os dias, ou marra com o não sei quê. Oh, ela está sempre, tem que pagar taxas, tem que pagar não taxas. Pode. É, então, assim, está é Mariana... de escada. Está de escada que a taxa. Eu acho taxa, que. Taxa. Eu acho que, eu acho que uh, um gajo faz riqueza ou... para o país e ela taxa, taxa. <risos> um gajo enriquece o país, taxa, <risos> <"Tacha."> taxa. <risos> Pô, é, Deus, assim, mano, é... do caralho, olha a família chata, Bitcoin, mano. a família Bitcoin já vai em França. Eles assim que a cena, olha a família Bitcoin, não vão voltar para trás. menos taxa, menos riqueza para o país, menos Exato. marketing, menos afastam tudo. Meu, eu tenho estão... uma família imigrante em Portugal, não? Mas foi engraçado, sabes porquê? Eles queriam taxar e o mercado caiu. Os gajos desmoralizaram. <risos> Ai, não, chamem de boca. Então vamos taxar o quê, menos? Os meus estão todos em perda. Então quer dizer, <risos> o que nós vamos receber, então vamos gastar dinheiro e tentar implementar para aqui um sistema qualquer de verificação ou qualquer coisa do género. E depois os gajos não pagam porque eles perderam. É pá, a ver, mas é o bull market a ver se a gente depois voltamos a falar nisto. É pá, de certeza que isto não fica assim. Porque ela está mesmo de raivosa, meu. Ela... ela... Ela não consegue dormir, meu. Estou olha lá. Bacana só disse merda na televisão. O presidente é da, é da Madeira? Não, não era lá o presidente. Disse que ela, cenas é como deve ser e o cara... Era o presidente, não era? Estás me a ouvir, Pois, não sei, era a poncha. Uh, e o gajo, disse-lhe aquilo que tinha lhe a dizer. Epá, e a bacana, ela, ela nunca aprende, meu. Hoje é um, amanhã é outro, amanhã é o Elon Musk. Amanhã vai falar da Maria Leal ou ou do, do peruca, ou de alguém, estás a ver, ela tem que mandar, ela foi só... do peruca? Assim, pum! Respiro, é. tiro, faz assim. Pum! E acerta alguém, estás a ver. Mas não tem conhecimento que é aquilo, que molixa que é assim. Se ela tivesse a convicção dela, tipo, não, eu estudei, este gajo é assim, por isto ou aquilo, eu tenho este, esta razão, com fundamento ou sem fundamento, mas tinha alguma coisa por trás, alguma coisa sólida, para suportar aquela ideia. Agora, Atacar Exato. sem saber, sem conhecer, então ela vai dizer que o Elon Musk devia pagar impostos. Então, o homem, se calhar, é o, é o homem que paga mais impostos uh, uh, uh, do mundo. Que se calhar, e ela diz uma merda dessas: Sim, ah, não só pode... pagar impostos, o homem contribui, o e homem há... contribui oh, mas mais, do desenvolvimento. Muitos, mais do que muitos. Exatamente. Esse caso, quando morrer, ele, ele não, é, não é esquecido. Meu. Só em desenvolvimento espacial. Os outros que vêm agora a seguir dele, depois novas gerações... Não vamos não é? Já têm um, um know-how, um que, que know já vem atrás do, uh, do gajo. Estás é, a ver? O, é o, é o know-how, mas É a experiência toda? Ex exatamente, exatamente. E há, e há outra coisa que é assim, os americanos foram à lua porque foram a buscar os nazis quando uh, terminou a guerra, o gajo que... Porque é assim, se tu vires... Buscar os nazis... O primeiro foguetão que foi à Lua... Olha, o primeiro foguetão que foi à Lua era igualzinho, só faltava lá a suástica. Porque aquilo foi feito por um alemão, era um cientista alemão. Não, aquilo era, foi feito pelo... Com o Van der uh, Brown. E ele, ele era alemão, meu. Ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele era o do... canal da Alemanha nazi, mano. Ele foi resgatado pelo, pelos americanos no final ele foi da. Foi resgatado, ele foi mas foi raptado. É tipo, é, é, é, é, é, é uma forma subtil. Tipo. Como é que é? Vejo com a gente ou fica já aqui? Ou, ou, ou vens ou vens? É. Uh... O gajo, oh, o, gajo, oh, o, gajo, oh. o gajo, as primeiras fotografias já vinha com o braço ao peito. O gajo, já, para, <risos> tipo, já lhe tinham partido o braço. Tipo, ah, olha, olha, ou vais ou vais, tipo, vais, ou vais, ou vais todo partidinho. Uh, mas tu vais, tu, tu é lá, pá, faz muito. parte do acordo. Faz parte do acordo. Era. <risos> É a negociação, digamos assim. O gajo, é? partiram-lhe o braço, o gajo, não, não, não, é melhor, é melhor. Não, vamos, vamos, vamos. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Não parte. Uh, mas para o gajo, o gajo, foi bom porque foi uh, uh, aliar o, o útil ao agradável, porque o sonho yeah, do gajo era construir claro. o não, porque o é assim, do, como um cientista de desenvolvimento, estar com, pronto, naquele país que era, e depois mudar para outro, que se, eu não sei quem é que é pior, se é um, se é o outro, mas Eu o gajo sentia-se melhor, não é? O gajo sentia-se melhor. Pelo menos aparentemente não havia. Uh, pronto, os problemas é que havia que lá do outro lado, não é? Mas isto para dizer o quê? Que o Elon Musk tem uma tecnologia completamente diferente, porque a tecnologia dele vai recuperar. Os foguetões, isso faz poupar um dinheirão aos projetos novos. Tu, tu, acreditas que, terra, tu acreditas que mais de metade das pessoas não sabe que existe um, um foguetão que vá até o espaço e, tipo, a primeira, a primeira stage, como eles lhe é que é a parte maior, né? tipo, uh, que ela é... Ela, consegue aterrar novamente na terra essa merda já existe há mais é de 10 anos Shuttle. é o Space Shuttle não é não os foguetes do Elon Musk tipo os Falcon então é o que eu estou a dizer que são esses como que vão como o Falcon 3 novo. como o Falcon Heavy como é os, o Falcon... Foguetes, é os, Falcon é os foguetes é assim os foguetes é a primeira, é a primeira fase é primeiro o primeiro stage exatamente oh. é os foguetes basicamente é. lançam aquela coisa... Eles são constituídos por três fases, que é, é o main, que é a parte principal, que leva mais uh, combustível, onde tem os motores da, para sair da atmosfera da Terra. Depois tem a, a segunda fase, que é, já não tenho tanto atrito, preciso só de um motor, preciso me, menos combustível e precisa-se libertar do peso, então tem que ter essa second st stage sim, sim, sim. e a terceira Não, eu... é onde falam os astronautas yeah. e é assim um... e a grande cena daquilo é que o dinheiro que eles poupam porque os boletos voltam a à terra a primeira, que é a maior a delas lá. todas que tem mais motores que leva sim. mais combustível tem mais material essa que é a maior a maior delas todas em termos de dimensão e é que compõe tipo 70% do, do, do foguete em si, que até, até então ela era desperdiçada pela NASA, a SpaceX Sim. veio a uh, reutilizá-la, fazendo com que essa parte aterre sozinha. E isso, e isso vai fazer poupar a boeda de dinheiro? Olha aqui uma... uma o pergunta... um maior prejuízo de, de, das idas... Ao espaço Opa, é um tu saíres da atmosfera terrestre. Opa, Nem momento. é tu ires de, de tipo da lower orbit até à Lua. Nem sequer é isso. Isso é fácil. Uh, entende? Fácil, o, o difícil, não, o difícil é tu sair da Terra, do chão, exatamente por causa da gravidade. É, é a gravidade. Essa aqui é a parte difícil. É, é toneladas é a vencer a gravidade. Olha aqui uma pergunta do Paulo Marcos, que ele diz assim: sabiam que em 2015 houve uma petição para ter a morta água na rua, na nua na, na Playboy? A isso sério. Isso é que era, mano. Isso é que era. Isso é que era de bônus. <risos> isso é bônus. que era. E vamos ver aqui a, a pergunta. Ela vai ser a capa da Cristina? Ah, a Cristina é aquela revista. É. Da outra, da outra chonete da ver, que Ela é, vai colocar é uma proposta na Assembleia para banir o Bad Styles de vir a Portugal. Hoje é gira. <risos> estás fodido, olha. Não estou, man. Eu entrei em Portugal pela surro. Olha, vou-te dizer, no Covid, não estou a dizer, olha. Combi... Estou-te a dizer, dizer. Eu. Eu tô eu a diz eu, um que eu estou à convista no mundo. Olha, e eu é que. É quero... Olha, tu vais sair a pensar disto. Pera, pera, eu caguei em quatro países. Tipo, é, é, é Holanda, eu Caguei em quatro é? países. É Holanda. Olha Holanda, que iluminado. Ah, ah, então é Holanda. Que cena. Olha, caguei na Holanda, caguei na França, caguei na Espanha, caguei na eu, Suíça. Caguei em Portugal. Portugal e... Olha, caguei em cinco países e não apanhei o Covid. E fiz um teste, um teste. Quando ah. eu, foi porque foi de avião, só fiz um teste. Uh, de carro, de carro, eu... Entra e sai em sítios que não têm fronteira. Estás a ver? Calhou, calhou, porque não fiz de propósito. Tu entras e pira... sai em sítios que não têm fronteira. E, pá, é assim, tem uma fronteira. Não ah, tem lá é os gajos, não, não tem lá ninguém, ok. E, ah, me... epá, tipo, é uma cena que ali já é França, já mas... Estás a ver? E eu meto aqui um no GPS. Pá, eu vou onde o GPS diz. Eu não estou a ver aonde é que eu vou. Olha, fiz só um teste na minha vida toda. Não apanhei nada, não senti nada. Dizem que houve uma cena... Olha, eu aqui não senti nada. O pessoal aqui na Suíça, uh, para aí já... <risos> o pessoal já há uns 4 meses é que não usa máscara, ou três ou whatever. E em Portugal só, só há pouco yeah. tempo é que, que começaram a tirar. Olha, ela vai, vai colocar uma proposta na Assembleia para banir o band estar. Ouve, tu não me falas em bands, que eu já estou farto de bands hoje. Né? <risos> mano, tu auto te a ti mesmo. Mano, estás a ver bem. Tenho lá 320 bandes, man. mano. É um local de culto, de educação e respeito. É para o pessoal rir e estudar e partilhar conhecimento e sinais, não é? Para estar ali com stresses para não, não dar. É assim... Quem, quem quiser vir na boa, são todos bem-vindos. Eh pá, é para stressar, não vale a pena, meu. Isso para aí, ai, bué da canais de merda, estás a ver isso? Não, oh, mãe, olha esta mensagem. Ana Gomes vai mandar aí para tocar todos, os Zé Beto, acho que podia Olha merda. Olha merda, isso já. Eu é uma cena, uma cena esquecimento, Fónix, man. Então, é fazer uma branca, meu. Deu -me uma, é uma branca. Deu uma branca. Deu uma branca, man. E era importante, era era uma a cena que era de que da rosa, ou verde, ou azul. Dei-me uma branca, não esquece. Depois eu, eu já me lembro. É e olha, há vídeos de foguetões a aterrar novamente. Isso foi um grande feito. Podes escrever Olha, ainda te digo mais: o Elon Musk falhou três aliás, duas vezes. Acho que foram duas. O gajo estava a ser entrevistado. Lá, olha, existe um, um vídeo motivacional disso em que o gajo está a ser entrevistado. O gajo está mesmo a ser com uma lágrima no olho. Estás a ver? Hum. E aquela. Ele perdeu o de da dinheiro aqui. Um, dois testes que falharam. A segunda final. Feno... Então e agora? Você vai, uh, você vai desistir, e o gajo disse nunca, nunca. Aqui gajo, olha, é o que eu ando sempre a dizer. A gente tem que ter foco, foco, tentar é até resultar, tentar, tentar, tentar. Se tu falhas vezes vezes, descobres 10 maneiras de não fazer aquilo daquela maneira, estás a ver? E o gajo tem foco. Eu não admiro pela guita nem o caraças, eu admiro porque ele eu, eu já vi o pá, é, é o histórico dele. Estás a ver? Pela existência, o gajo pela foca numa cena é um gajo de motivação, ficar. de automotivação. Se ele automotiva-se, podes crer, automotiva podes crer é. meu. Podes crer. É um gajo que o gajo que está em maestria Chama-se é um, gajo que, é um é. gajo que pensa naquilo que quer, vai descobrir como é que tecnicamente é possível e faz a merda acontecer. O gajo faz mesmo a cena da melhor maneira possível. Possível. Yeah. Ah, e eu ia dizer, o gajo, o gajo, o jornalista estava a dizer, se ele ia assistir o gajo, disse, never, man. nunca, meu. Nunca, e o gajo quase a chorar. E depois, Nós à nunca, terceira nunca. vez, olha, à terceira vez, quando aquilo sobe e não arrebenta, não é? É pá, depois aquele som do do Gangnam Style, ou o que é que é o nome daquilo, estás a ver, o não sei que do Gang ou o que é, é pá, aquele som, meu, ficas mesmo... Epá, aquilo é mesmo motivacional. Olha, aqui um grande abraço para a Carla C, boas noites. Aqui Boa o Ledger, este bacano é o artista de, pá, ainda não está à metade, porque a gente conhece há, há pouco tempo, mas uma grande parte dos meus NFTs, este é o senhor responsável, um grande artista, meu gajo, domina softwares que eu nem conheço. A gente, este a gente é o senhor o indivíduo responsável. Ele tem um, eu tenho um show. Eu própria, tenho um show. Eu já. Chico, um grande a propósito. É um grande legend, man. legend é um grande legend, man. <risos> Web3. Pois vou-lhe dar admin, man. Olha aqui. Ele chorou porque Churou. abordaram a infância. Então porque, O que é que tu fizeste, rapaz, pelo ele chorar? É, ele chorou porque abordaram a infância. É e porque mal, man, rapaz. E porque, Ah, e yeah, ela está a falar sobre aquela entrevista de que eu estava a falar, que fizeram a ele e que ele estava a dar assim uma lágrima. Uh, ele chorou porque abordaram ele falaram na infância dele e falaram sobre os ídolos deles e fizeram referências uh, deles, meu, e yeah, há yeah. e referências deles rejeitam o trabalho dele, e yeah, há, é, é. é isso mesmo é um grande homem, é um grande homem, e aquela estúpida o Elon se fosse por mim, pagava é. taxas. foda-se Era essa, é a Mariana ah, a Mariana, olha, eu sou do Norte e tenho uma coisa a dizer. A Mariana. que bate achar. a, xar, a... <risos> <risos> <risos> <risos> mamões do caralho. <risos> Seus mamões cara. do caralho. Olha, eu mostrei isso a uma artista de NFTs que foi aí a um canal, estás a ver? Foi aí um ah... canal. E ela, então? ela, ela gosta mais de outro canal, mas a gente uh, pá, fala assim às vezes sobre arte. <risos> sobre arte, a sério? Não, a sério. Às vezes fala sobre arte. Outras vezes fala sobre arte. Olha, que não Política, é só. Estou a falar a sério. Ela é uma pessoa, olha, ela é uma pessoa, eu não vou dizer aqui o nome, ela é uma pessoa que ela conhece a arte de uma forma muito à frente. Ela faz investigação. Quantos de, de metros de à frente? Meu. É meu. Eu é conheço um amigo, que, eu tenho um amigo. Que conhece, ele também é artista e ele também conhece a, a, a arte um bocado à frente. Agora, e a, a, é, assim, o meu amigo é, é e... tipo 50. 50 metros, 50 a 50 metros, não, mas a pessoa se... que estou a falar, ela, ela epá, e ela disse: epá, e eu, pois, porque epá, gosto de arte e, e de algumas cenas, uh, falámos ali um bocadinho uma vez, depois nunca mais falámos, agora é muito raro só mais uma vez. Tu Mano. és um artista, Bad Science. Não, não meu, eu sou... Tu és um artista. Sabes admit, aquele admit, boneco admit. animado... Olha, é sabes um aquele artista. boneco sabes aquele boneco animado que é o Martim Manhã? O gajo acorda de manhã e é mecânico. <risos> estás a ver? <risos> no outro dia a seguir, o gajo acorda de manhã e é médico. <risos> eu sou o Martim Manhã, estás a ver? Pá, eu, quem me conhece sabe que eu gosto de arte, gosto de programação, gosto de NFT, é gosto de pá, de fogo, gosto de... Tens a sensibilidade, de sensibilidade. Manhã, meu, tens sensibilidade. É pá, gosto um bocadinho de tudo, meu. A vida é muito pequena para a gente gostar só de uma coisa. Exatamente, também é verdade. Há um gajo fanático só de selos. há não percebo como é que há aquelas pessoas que só gostam de bitões. Há um gajo fanático só de futebol. A vida é curta, a gente tem que... Isto é a maneira de dizer, é? muito, também. Estão Tem Henry Ford andou durante meses, que os engenheiros dele fizessem o um motor com certas características que nunca tinham feito e os engenheiros diziam que era impossível e um dia conseguiram, ou seja, o gajo tinha o know-how, estás a ver se não fosse ele, os Estados Unidos ficavam em na merda, <risos> literalmente, né? como se costuma dizer. <risos> Uh, o Henry durante Ah, meses. olha lá, sou eu, sou eu. <risos> é a Carla C, pronto. Eu não, eu não queria estar aqui a mencioná-la. É uma pessoa que ela conhece a arte de uma maneira muito à frente e poucas são as pessoas que compreendem Mas como assim? Agora fiquei, fiquei curioso. Como assim? Muito à frente ou à frente? É muito à frente porque como assim? uma coisa não, não... é tu tipo, que estás a dar tipo assim Ah, é que aquilo é giro. E depois olhas para o lado e vês outra coisa. E outra coisa, é que é, é. tu tens de pensar por arte ao ponto de ires fazer investigação e como é que vou ter, conseguir fazer este enquadramento, ou aquele fundo, ou este filtro, ou com aquela cor, ou esta sombra, e, e depois quando obtens os resultados... E olha uma coisa, é ela faz a fotografia mesmo, fotografia mesmo lá com aquelas cenas... Epá, mesmo seja, Não é com a gente que tira a, a fotografia, não? ela também deve usar o telemóvel, mas ela... Colorizadores, ela... aqueles telecomandos para não tremer sequer a câmera que é... carrega é pá, no... Não sei. Se é calhar ela tem uma câmera escura para tomar. fazer fotos ou não sei, estás a ver? Sim, sim, sim. Mas ela é muito à frente, meu. Ela, ela, é, ela é muito à frente. Ele está a exagerar, ele está a exagerar. Não estou, não. Eu reconheço a qualidade. Eu já a convidei um dia para ela vir aqui se quisesse. Hoje é um extra, que a gente não era para fazer live hoje. Uh, é, hoje é mais na é brincadeira. Não estamos aqui a passar conteúdo, de promover projetos, nem, nem ninguém. Mas eu já convidei um dia para vir aí falarmos a sério e, pá, e conhecer mais um bocadinho sobre o trabalho dela e coisas que ainda não foram faladas noutros canais. Estás a ver? E pronto, é assim. Olha, já vamos aqui com uma hora e um quarto de live. Uh, uh, queres acrescentar aqui mais alguma coisa? Eu, eu, eu, eu falhei aqui alguns comentários. Aqui não disse nada, mano. dia Dilma ficou caladinho. Está aqui no controle, e não disse nada. Oh ó, mano, comenta é tá aí, meu. Dizem qualquer coisa, meu. É possível que já não esteja cá, atenção. Ah, pois, se calhar, se calhar. Não, ele, ele, ele, ele vem dizer, ó lá. Ele, ele é um gajo tem, pá, a vida dele, não é? Estou bem sempre a dizer. E ele já vem dizer, ó há já -me várias vezes. Mas ficar a ficar, pá, ele tem a vida dele, não é? Até porque é. ele vai fazer live daqui nada. Mas isto olha, é natural, porque, não é? Isto é natural. ele deve estar a jantar ou a fazer qualquer coisa que daqui nada Obvio. é a live dele, estás a ver? Exato. Mas olha, um grande aprox para todos, olha aqui a é Paula Cavaco, um Edge, o Gabriel. Um grande aprox para a Paula Cavaco, para o, o Edge, para a Carla, o Rui Pedrosa, o, o jo Josh, Josh Max, o, <risos> <risos> oh. o Invergar, meu, aqui o nosso. O nosso, olha, viva boa noite, ainda oh, consegui dizer hello, hello, hello. <risos> o nosso malta o trader, toda, malta o nosso trader, olha, este noite. é o nosso trader ninja, fiz uma live Curtiram, curtiram da live vocês? Pergunta Qual aí à coisa? malta se curtiram da live. É pá, então, o, pessoal, o pessoal aqui... Quem é curtiu esse... da live, dê aí um like. Não é, não, é, não é preciso pedir pá. o pessoal, curte, curte, não curte, eu não, eu não sou de, de pedir likes. Não te esqueçam de deixar o like, quem curtiu. Quem não curtiu, <risos> okay. não deixa, atenção. Não vai. subscrevam, não me ajudam. Podem like. subscrever, já, podem, pod, não podem curtir like. outra live, qualquer, podem não ter metam curtido like. com esta. Somos burros, hoje fomos apelidades de ignorantes, estás a ver? Somos burros, não deem like, se o canal, basem todo. É isso, é uma catástrofe. Aqui o, olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa sobre o Ivo. O Ivo Guerreiro é o nosso trader residente, é o Admin Ninja. Este, este homem, man, passa sinais lá que ele faz das trades dele com o Take Profit, estás a ver? Mas está o dia todo naquilo, meu. Está ali, tunga, tunga, tunga, tunga. Mano, tu tens que dizer homem tu tens que descansar homem ou se tu estás estás nos ouvir mano, tu tens que descansar homem não Isso olha faz faz de cabelos brancos eu, grandes, aí, canais, eu aí canais eu conhecia canais não acerta uma para a caixa eu andei de janeiro de janeiro a dizer que, que isto ia ameaçar e eu se todos a rir de mim Que o bed style está a abrir, estás a ver olha agora chora agora um, Acertais, e não, acertam, não acertam não acertam uma ninguém acerta uma e a gente temos um canal com traders a ganhar dinheiro diariamente, está aí o Ivo, ele passa sinais diariamente, estás a ver? À vista, man, ao vivo, e nenhum canal faz isto, falam muito, Olha. e aí mostram excels de coisas que nunca aconteceram, estás a ver? E a gente tem ali um, este gajo é mesmo... Isso do é uma vivo. gema, isso é uma gema. Ele faz... O trader, man. Qual é a plataforma? É aqui no YouTube também? Não, não é. Ele está no nosso. Ele tem o Twitter e está no meu. Está tá no nosso canal da. De... Não, estou a falar. Estou a falar. Ele faz live stream, não. Não, não, não. Ele ah, okay, passa okay. aos. Ele quando mete as é ordens. Ele, ele passa. Passa. Não, ele passa aos prints. Na altura cabra a ordem. E depois da ordem. Então mas tem no, Twitter, no, twi no Twitter, né? ou no Telegram. Eu conheci o Ivo no Twitter. Eu conheci o Ivo no Twitter. E ele certo. depois viu eu a fazer na Reclam ao Bad Beach Club e ele entrou. Pá, é uma pessoa muito de valor. Uh, também tem outras pessoas de muito valor, não é só o Ivo. Pá, olha, ainda toda a gente aparei. é de valor, eu acho que toda a gente Sim, sim, todos, toda a mas gente eu digo que é uma pessoa que grupo. Não, eu é, digo de valor é, é não é, é um no sentido. Valor. Sim, sim, todos têm valor, todos têm valor, mas o Ivo é uma pessoa que contribui. À exceção a... dos botes. À exceção é isso dos botes. Esses são é um tipo robôs, não é? O Ivo. Também o tem Ivo... o seu valor, mano. Olha, o também Sober está no meu coração. O sober, yeah, meu. E o sober está no meu coração também, pá. O Sobert eu nunca o vou despedir, meu. O Sober está uh... nos nossos corações. Olha, eu ontem, eu ontem tinha, tinha acabado de chegar ao, ao computador, pá. às vezes não estão lá, não é? Um, e to todos têm valor aquilo que eu quis dizer foi que ela é uma pessoa que partilha pronto, é isso que é que eu quis dizer e eu... E eu não, reparava... entendi, entendi Eu entendi. houve uma rapariga que é uma, uma rapariga que é Rita, ela entrou lá há pouco tempo já começou a ver os documentos, trailer, tudo à borba e, e está numa fase de aprendizagem, e ela tinha uma dúvida sobre a MetaMask e ela fez uma pergunta eu não tive tempo de responder quando é eu ia responder, pera, pera foi logo outra pessoa a ajudá-la. Disse logo, olha, faz ah, assim. É pá, isso, é, ajuda... mano, isso é o melhor, mano. O melhor que podes ter numa comunidade é, pá, é, é a auto... auto... ajuda, é, é... meu. Autoajuda, Autoajuda meu. não é? é Estou cena... mesmo maravilhado, meu. Estou mesmo maravilhado. É uma comunidade coisas... íntegra. Aqui, Sim, exatamente, que... meu. Exatamente. Estão remar arrumar no mesmo sentido. Uh... Exatamente, dizer... exatamente. Hoje, hoje aconteceu lá umas cenas, não vale a pena estar aqui a falar, não é? Isso é estar a dar... Independentemente de acompanhar <risos> diariamente até o grupo, não? Não, não, nada não vale a eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho a minha vida, tenho os meus projetos, pá, se eu um dia vir... Eu quero fazer aquilo crescer e aquilo está uh, a crescer. Mas um ser cresce cripto-reformado? Não, meu, eu quero entregar aquilo a um dia a alguém que seja capaz. Olha, eu vou ter o canal eu não posso indicar aquilo sempre meu estás a ver e o um canal. dia não tô, cara, man. o do YouTube olha aqui queres ver eu já estás a pensar nisto não nisso. eu estou a pensar no futuro meu estou a pensar no futuro olha aqui desde a última live a gente temos quase mais de 70 subscritos eu não pedi ninguém para vir aqui carregar isso em... eu não dei a mendiga a nada estás a ver as pessoas é que vem agora tá agora tá agora tá agora não achas agora estás <risos> a aproveitar a deixa as pessoas, as a pessoas vêm em volta malta, malta like malta vem like <risos> não malta, dá eu, não like. dá não dá sim, sim, não vem não dá não dá não dá <risos> mas olha desde a última live a gente tem quase mais 300 subscritores meu Ou, um, é, a, é a velocidade que isto vai pá tu és maluco olha eu eu, eu, olha, eu a malta está tá a tirar likes estás a ver Estão a tirar likes. <risos> Olha, vou-te aqui a mostrar. Isto, isto é para tu veres. Um canal de dois, de dois meses e meio. Um canal de dois meses e meio. Olha, faltam 80 horas de visualização. Olha, faltam 80 horas de visualização só. E os subscritos estão para ficar rentabilizado. Estás a ver? E é um dia, pá, para tu veres que eu não quero fama de nada. Eu quero ser o mais anónimo. Impossível só que tu com um canal é impossível, não é? e um dia, é assim. se, eu, se, eu, se eu tiver alguém da minha confiança que seja uma pessoa capaz, epá, eu entrego isto, não quer dizer que não venha aqui uh, uh, sempre, né? que for necessário. Não, mas já, mas, eu, eu, eu... eu acho que tipo, ainda, ainda é cedo, mas para. Claro, é cedo, é cedo, é, cedo, é óbvio, mas, mas, mas já eu, estás um, dia, a comer, um, dia, né, um né? dia, um dia, um dia. Porque eu não estou a fazer isto é, para é para bom, mas... eu estou a fazer isto para a comunidade, percebes? Óbvio. Sim, porque isto fica gravado, isto fica gravado, isto. Exatamente, O que exatamente. estamos aqui a falar hoje é um privilégio para a malta que está aqui e é um privilégio para nós também, por ter é. aqui malta a assistir -nos. mas isto Exato. fica gravado e é diferente de estar aqui a ouvir ou o vídeo, mas está aqui gravado. Exatamente, exatamente. Uh, e, esse... e o... E o conteúdo que o Ivo deixou foi de documentos de outro trader que também está a partilhar à borda. Isto basicamente é uma união de forças de traders que têm uma mentalidade diferente da maioria. Estão a fazer coisas diferentes e por isso certo. têm resultados diferentes, não é? Isso é o bom da comunidade. A comunidade Porque é, é, é unir-se nesse é, é, sentido. Exatamente. Não é, não é agora é. entras num canal e queres comprar, as pessoas querem aprender, não é? Não, não querem gastar dinheiro, man. E é assim, eu, eu nunca tive isto, estás a ver? A mim nunca ninguém me ensinou. Me Hoje eu não Sim. vou mostrar aqui, mas tenho aqui no ar. Olha, se tu vieres aqui ao canal, eu vou-te aqui mostrar rapidamente, só para não estar aqui a perder muito tempo. Olha, está aqui no topo da página: Biblioteca Trader de Acesso Livre. E tu é. entras nisto. Olha, olha, olha esse gráfico, estás a ver? Hein? Qual? Aquele primeiro quando abriste. Uh, qual, meu? Que tem uh, o gráfico do disbelief e não sei o quê. Não estou a ver. Ah, da, da... É isso que queres ver. Eu, eu tenho isso aí de outra maneira. Tenho aqui os sinais das balaias. aonde é que os BTCs andam de um lado para o outro? Não, não. Isso é, isso consegue... é, isso é a tema para outra live. Isso é tema para outra live. Sim, sim. Uh, é, era, a... era só o que eu tinha ali. De mas... Estavas uh, a falar do index de, do medo... Que frente, é. yeah. olha, é olha, assim. olha, olha aqui o Ivo aqui, aqui a partilhar onde é que se mete os, os take profits, estás a ver? Diz onde, onde é que abre as ordens e o caraças, estás a ver? Mas eu vinha aqui à procura, era de, dessa cena. Olha, Portanto, mas é, é um, cana que é um canal de, entre ajuda e de partilha de informação. E, e, exatamente, era interatividade aquilo... inter entre, entre as pessoas. Exatamente. Aquilo que eu, que eu é saudável, queria dizer de maneira saudável. que não posso deixar de dizer é isto, olha, e tu sabes que tens um canal, aquilo um que eu não queria deixar de dizer é, é, é o seguinte: olha, olha, olha, este link foi o até que mandou, foi o primeiro link dele, meu. A inteligência é artificial eu. conseguiu, este link é válido. Olha o que é que a, a Learning Machine mandou-nos este link, achas isto normal? Isso. Isto é Machine Learning, estás a ver? E o gajo mandou isto, ah não sei, mandou, life, <risos> o manda sempre um intervalo, de chaves disso, não é? Uhum. Aqui o que eu queria mostrar era aqui uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que é assim, o pessoal diz assim, bad styles, tu não imaginas, mano, eu fui a abrir... O meu telemóvel tinha 2 mil mensagens, man. E eu disse, oh, man, se tu queres um canal que está ali às moscas, não faz nada, não estou ali a fazer nada de produtivo, então tens aí, é uma gama carrada deles, é assim. Este aqui tem, faz 2 km numa hora, estás a ver? E um gajo que está aqui, pá, é normal. Isto aqui o pessoal partilha, o pessoal está em movimento aqui, é grande movimento. Eu às vezes estou aqui a estudar à noite... E tal coisa, pá, de repente entra um, ah, não tenho sono, e a gente nem a falar, pá, é assim, meu, tipo, isto dá para rir, dá para partilhar, dá para assinar, para Eu para mais alguma coisa, mano. Mas eu vim aqui a mostrar isto, olha, cá em cima, se tu vizes ali, dizes ali, Biblioteca Trader de acesso livre, ah, era isto que querias ver, é, não era? É. era. Que querias ver, então agora é, é volta para baixo. Isso a live eu já faço mais logo. <risos> a live já faço mais logo lá no Telegram. Quem está lá a ver? Uh, hoje houve aí, tivemos a limpar a casa. Houve um que foi voluntariamente. Não, uh, tem pedido. Houve um que foi voluntariamente. Eu, eu não lhe disse pelo bazar. Ele quis bazar. Pá, na boa. Aqui, olha, tem aqui boeda de documentos. Tu, tu não tens ideias. Tem aqui coisas que. Há aqui, olha, há aqui um que diz assim: olha, temos pena, este conteúdo, uh, como é que é? Epá, pedimos desculpa por vocês pedirem mil paus. Epá, ou seja, isto era de um sítio que estavam a cobrar mil paus para um gajo aceder a estes, a estes documentos. E o pessoal está a partilhar, estão a enviar coisas para mim, eu tenho coisas minhas também. Estamos a fazer cada vez mais pastas, estamos a fazer uma biblioteca Traderão, é uma coisa que nunca ninguém fez aqui em Portugal, para a comunidade cripto toda quiser aceder a isto, estás a ver. Eu tenho aqui... Uh, ah, e outra coisa, porque o nosso conteúdo é em vídeo, não é? Eu não tenho muitos documentos escritos, mas tenho aqui uh, o pin script de alguns indicadores que o, o pessoal gosta. Tenho o conteúdo em vídeo do, é, dos canais, estás a ver. Hoje vou pôr aqui mais coisas. Epá, tem é pá... Tem aqui boi das cenas, mis, tem isto aqui boas cenas de valor e vai aumentando é com o passar do tempo, não é? As pessoas vão cada vez mais... Aqui, pá, pronto. É assim, pelo menos está a borma, Quem quiser ser tem aqui padrões, tem aqui montes de coisas que, pá, que são úteis. Um isto, isto é estudo. Que se fosse estar a pagar, tinhas que largar a nota. Se calhar chegavas ao fim, descobrias que aquilo existe na internet. Estás a ver? E como eu disse logo no início, a Mariana, a Ana Gomes e a Cristina podem vir Olha, aqui ao vai. canal. Aqui Olha, não se paga o... nada, elas podem vir porque eu Obrigativo. sei que elas não têm podem vir aprender qualquer coisa com quem sabe, não é com burros que não sabem traçar uma merda de uma trendline, e... <risos> nem ganham dinheiro nenhum por é. dia, estás a ver? E pá, ele aprende-se, meu, e o pessoal entra e ajuda-se, que é o que eu mais fico admirado, e eu quando vejo alguém a ajudar outra pessoa, eu do olhar de mim e do olhar a adnino, para dos... da, da, das pessoas que nós temos lá, para aí oito são adninos, estás a ver? Aqueles que querem ajudar mais, Epá, porque se não tiver presente, pá, pessoas que têm mais conhecimento podem ajudar os outros que ainda não sabem, estás a ver? Pode ser até que um dia, não é? a pessoa depois pode aprender e pode ir embora se quiser, mas caso se queira continuar no grupo ela pode ter o prazer depois de ajudar outros. Epá, é um género de uma, de uma corrente, estás a ver? Eu ajudo-te a ti e tu amanhã ajudas outra pessoa, percebes a ideia? Epá, eu, eu, eu acho que isso é, ali, é uma iniciativa boa... E não estou a fazer isto para mim, meu. Eu estou a fazer isto para todos. Que é isso que eu costumo dizer. Eu estou a fazer isto para todos. Pá, ali só há uma regra, é o respeito. E tirando isso, é pá, podem dizer o que quiserem, podem que eu estou-me lixando por isso. É pá, as pessoas têm que respeitar umas às outras, não é? Porque estarem a brincar é uma coisa. E estar a sério, é pá, e eu nem sequer vou falar de mais sim, nada. Sim, o respeito é básico. É, é é, tu estás no trabalho, ou estás em casa, ou estás na rua, ou estejas for, tu. Quer concordes ou não, tens que respeitar. Se vês que a outra pessoa está enganada, falas com ela com um homenzinho, não é? Chegaram aí e... Ai, pronto, é assim a vida, meu. Temos pena. Eu sempre disse que odeio as redes sociais, precisamente por causa destas é, redes sociais. sociais que... É, é, é um pá, caso, há não. sempre alguém... Porque as pessoas não são todas perfeitas. Eu próprio tenho os meus defeitos, não é? É assim, mesmo. É. Olha, Eu não... Olha, me o botão do like. Olha, olha vamos vamos despedir, não Espera aí, aqui a, a Carla está a dizer sim para ele, é só estou a destacar o trabalho dele porque é difícil. Eu, eu, eu não entendi, mas se ela explicar, eu entendo. Pá, basicamente é assim: eu vejo nela uma pessoa que se interessa pelas artes, de uma forma que outras pessoas normais não, não gostam. Pronto, chefe, foi isso que eu quis dizer. E pá, eu interesso-me por arte, ah, é óbvio que ela é uma profissional e vivo disso ou não, não é? E há ter muito mais quilos do que eu com é com certeza. Agora, se formos, se calhar, lá calhar de Photoshop, não é? Mas aqui também não vamos medir. <risos> Mas pronto, é assim: cada um tem a sua arte. Há uns que compreendem a arte de uma maneira, há outros que compreendem noutra. Há vários tipos de arte. Olha, eu tenho em casa lá uma cena que eu comprei que é massa modular. Sabes o que é? Massa modular, mais ou menos. E, é uma cena que parece barro, só que é, é, é, é, é, aquela cena é branca, depois checa. Eu não sei se uhum. tenho que pôr ao forno ou não, eu nunca fiz nada com aquilo. Eu uma vez vi um bonequinho boé da giro. Este cinema. É, não é por uma esticina, é uma cena, pá, massa modular é o quê? Paulo? É. É até é tipo, parece o barro, não é? Pá, não sei, eu, eu não percebo nada de massa modular. Mas sei que, que, que, é um que um bonequinho, cinema. sei que vi um bonequinho que eu gostei muito eu pensei, pá, mas eu também sou capaz de fazer aquela merda, man. <risos> e então fui a uma loja, não não, fizeste, um... comprei a massa modular, mas eu vim para cá, eu não tive tempo de fazer nada. É pá, eu pinto quadros, olha, os quadros que eu tenho em minha casa, o Zertox City conhece é a minha casa, e eu, tudo o que eu tenho lá fui eu que pintei. Uh, pá, gosto de fazer cenas, sou meu, gosto. Sou eu que faço, tipo, o chão da casa fui eu que fiz, pá, eu sei fazer tudo um pouco, meu, não, não é só informática eu fiz o chão da minha sala pintei pus o rodapé é, pá, é, tipo é bom, eu sou gajo muito funções meu tipo eu interesso por por tudo na vida a arte ciências, Tens curiosidade. ciências é, é para gosto meu gosto meu gosto muito eu sou um entusiasta de é, é, é, claro, muita coisa meu. muita coisa é pá, e já fui colecionador de muita coisa, hoje em dia coleções, pá, tenho latas de energy drink, meu. Então <risos> continuas a ensinar um colecionador? o meu filho é engraçado, ele não foi criado comigo, e uma vez a gente falámos, e eu comecei a ver lá a coleção de latas, eu, cabrão, meu, o gajo, eu não, eu não lhe ensino nada daquilo, e o gajo faz as mesmas merdas que eu, estás a ver? Yeah. O gajo já, já tem 18 anos, já é um homemzinho Uh, tem os mesmos gostos. Ele também há de descobrir as, as cenas dele à medida que nós crescemos, não é? Epá, eu comecei a ler muito novo. Eu comecei Eu dos 9 aos tive num colégio interno, estás a ver em, em Tomara, era o colégio Nuno Álvares, era para filhos uhum. de imigrantes, que deixavam aos filhos e migravam para ir trabalhar. Epá, eu lá tive música, tive eletricidade, tive metal ou mecânica, tive disciplinas que normalmente na, as escolas públicas já não têm. E podia ter aproveitado mais, estás a ver? Uh, pá, e aprendi muita coisa. E depois, porque tinha muito tempo, eu comecei a ler com 9 anos, em 81. Comecei a ler bué, bué, bué, bué. E comecei a me interessar por ser um puto de 9 anos. Ah, e outra coisa. E eu não andava com os putos, é da minha idade, mano. Eu só andava com os gajos, que eram tipo do décimo ano e do décimo primeiro ano. É a malta mais velha. <risos> E, ah, men, eram os mais inteligentes, man. Os putos eram os <risos> do caraças, meu querido era... andar ali a brincar com os pneus, estás a ver? Epá, e yeah. eu, pá, gostava de sempre de... Epá, é fixe a gente saber coisas e ter uma cultura mais... Não é para ser melhor ou para ser... Pá, tem, tem mais a ver com a satisfação. Olha, tu, na época, te falaste-me de uma coisa que eu achei bué de interessante. Eu vou aqui pôr só isto assim. Hum. Uh, tu falaste-me de uma coisa bué de interessante... E fiquei a saber que tu tens uma, uma coisa em comum de mim, que é, tu usas o Ableton. O Ableton. O, Ableton. Yeah. o Ableton, que foi aquilo que fizeste o som, não, não foi o que disseste. Exatamente. Exatamente. O Ableton, o Ableton, para quem não sabe, é um daw um daw não é uma moeda. <risos> o DAO, é uma mas digital é... audio DA... workstation. Já, já que estamos a falar em arte, DAW. E é um, é um DAO, é chamado, é um, é um editor de música, há vários mas existe o Ableton, e eu gosto muito do Ableton, porque dá para pôr muitos VSTs. VSTs é uns programas que simulam os instrumentos de realidade, ou seja, eu posso comprar o instrumento na realidade, mas posso ter um VST no meu computador que faz a mesma coisa. Há VSTs que não existe o instrumento mesmo verdadeiro, mas um, há alguns e existe tanto na realidade como na... Para já, já a confer... Peraí, pá, malta, imaginem hum. comprarem um teclado eletrónico um teclado midi teclado MIDI. e agora querem quando tocam nesse teclado representar Exato, é. que estão a tocar naquele pianão se tem no que, é que custa maior, não sei um quantos um milhão é. Yeah. É. pronto utiliza e um tens a, mesma, tens a mesma experiência yeah. ou seja vocês tocam né são vocês a tocar a dar os inputs uh, e esses inputs são processados de maneira digital e o de VST, maneira... o tal Exato, VST, VST, ele VST, emula é. o, o é instrumento, é um emulador, ele tem uma base, uma base de dados do instrumento original, em que depois emula os inputs da pessoa que está a tocar no momento, para e aquilo é. a base de dados que tem sobre o original, neste caso aquele pode E piano, podes, programar. podes programar aquilo mesmo, já. Yeah o piano pode falar é uma flauta uma tudo tudo pode fazer bateria, tudo sintetizadores um... é pá sintetizadores é então fanático. é o eu pé. sou mesmo fanático sintetizadores <risos> eu sou mesmo sou mesmo fanático meu pá sintetizadores é uma cena que há um que é que é mais conhecido eu faço sabes como eu gosto de usar aqueles que estão feitos mas também gosto de põe aqui um tudo a zero basicamente aquilo dá-te um sinal elétrico faz pi", estás a ver não tem nada de nada de música, e tu vais modular aqui um de maneira que faça um som. Estás a ver a ideia? E então aquilo faz um som. É pá, aquilo é. Eu já tenho 6 CDs, já tenho 6 CDs, nunca os meti na net porque a minha ambição não é ser uh, uh, DJ nem nada dessas cenas. Estás a ver? Ou uma altura que todos eram DJs. Estás a ver? Yeah. Agora são todos analistas de é, técnica. <risos> depois passa a onda, depois vai ser outra cena. Agora são todos analistas. Vamos voltar à... à época do skateboard, vai ser de skaters. Agora querem andar de skate. Ai, o caraças. Não era isto que eu ia ligar. Eu ia ligar aqui uma cena, já agora, que era, que era para a gente ver. Mas isto depois demorava, não. Pá, não vale a pena. Isto também não é um canal de música. Mas vou o Ableton é um grande amaquinão. Eu tenho sintetizadores. É assim, tenho seis CDs, nunca fiz o copyright daquilo Daí que nunca É a música que eu esse que eu, que eu no carro Eu esse a minha própria música E houve uma vez que por brincadeira Passei aí para uma pessoa que também está lá na comunidade Que é o Jay Ele é programador, ele toca guitarra também Estás a ver? O gajo é bom em informática, mas ele sabe tocar guitarra Mas muito bem, mano E eu passei-lhe um som meu, que é de Psytrance 140B BMP E o gajo pôs guitarra em cima daquilo Olha, ficou tão bacana Tão bacana, e disse-lhe assim: Man, a gente estamos a perder dinheiro, meu. <risos> Estás a ver? E então, eu vou passar a fazer uma coisa: os áudios aqui do canal, daquela introdução que eu tenho, eu vou renovar aqui um tudo, eu vou sempre, nunca vou deixar aqui um muito tempo igual. Quero fazer sempre. O próximo áudio vai ser com qualquer coisa nossa, mas quero fazer com o som dele por cima do meu. Estás a ver? É pá, é muito bacana, meu. Muito bacana. Uh, olha aqui, a Carla conhece, olha, eu estou impressionado. Ela conhece o e isto é, isto é muito bom. Se ela conhece, sabe usar, não é? Isto, é, isto é muito bacana. Isto é, isto é muito brutal, bacana. É brutal, mano. Yeah, yeah. É brutal. É brutal, mano. É olha. É um, espero que tenham gostado aqui deste bocadinho. Uh, eu, quando tenho... Epá, eu, parece que sempre eu a ter a iniciativa, pá. Tens de ser tu a dizer assim, mete estás bora lá. Eu hoje bora. lembrei Disse assim, é bora lá amanhã fazer a cena... Calhou, pá, porque a gente tem que ter iniciativa, meu. Se tu... Epá, assim é, pá, um e isso é acontece. Nada. Olha, cortei, adorei, adorei estar aqui. Já, eu mesmo. É, pá, e olha, deu, aqui uma, a do... Do... deu dos... uma barriga. Deu do... uma barriga, barriga. Que é que é Foi uma entrega de de Galhardetes, estou lá. Galhardetes, de... olha, de... Alguém de... Amarito. De que galhouros. De que é Galhouros. Que é é eu gosto de Psy Trance. Aí, o Gabriel Matos gosta de Psy Trance, Então, é tá, mãe, tá já, já ouvi muito. Digo-te uma coisa: Psy o pessoal que, era todo, pessoal que era todo metálico, de antigamente, cabelo comprido e o caraças, agora está tudo no Psy Trance, meu. É, yeah, tá tudo cabelo rapado agora. Já yeah, tá tudo agora. Yeah. Agora é cabelo rapado para estar tá no Psy Trance, é cabelo rapado. Yeah, yeah. Então, no rock era cabelo comprido, no Psy yeah, Trance é cabelo rapado. Yeah. Eu tive essas fases todas em mim. Olha, tenho fotografias minhas com o cabelo, que não estás a ver bem. Eu era terrível, meu. eu era Também terrível. tive as minhas Muito fases bem, do punk. Uh... Tive crista, tu? Também tive crista. Oh, eu ando claro. a deixar crescer o cabelo, meu, por isso é que eu uso chapéu, meu, <risos> não curto chapéu, meu. Porque eu fiz um curso que há aqueles cursos, olha, por exemplo, fiz cursos na Suécia, fiz cursos em Espanha, fiz cursos em vários sítios. Olha, os, os meus certificados... Estão todos online e são só de 2020 para cá. Se virem a data, é só de 2020 para lá. Porque eu, de, de dois em dois anos, tento renovar tudo. Porque tu sabes que a informática fica desatualizada estás a ver? Porque se eu vou estar a mostrar tudo o que eu já tenho para trás, não estás a ver bem. E então, hum, eu, hum, para te dizer o quê? Hum, eu tive que ir fazer um curso, só que esses uh. cursos que eu fiz, muitos deles foram online, estás a ver? em Espanha, na Suécia, e um em espanhol, o outro em uma, uma língua mais coisa, e tive que me safar na mesma. E aprendi fazer um curso em francês, é oh, um man. Tu não estás a ver bem. É, difícil, a ver. Né? é pior a língua do que o curso, estás a ver? E, eu, e ainda por cima, tive que ir lá fisicamente. Tinha, tinha que ir lá mesmo, gastar gasolina, e aí essas cenas. E, e eu pensei, ninguém uhum. me obrigou, não é? Mas eu pensei assim, eu não vou para lá agora com o cabelo assim, uh, a pau. Cabelo cresce, que se lixo, Eu não sou uh, tipo da coisa, é com o cabelo que se lixe. Rapei a cabeça, rapei, só que o cabelo ah, já está a crescer. Já está aqui uma beca. <risos> Quando for para Portugal, faço lá a Crista, lá no meu dread, <risos> num sítio que, que eu conheço, estás a ver? E pá, depois cresce, meu, depois vai andando. Para chegar a um ponto, tu tens que ir cortando, senão parece um galo, meu. <risos> exato, exato. É a, exato. Onda, é a minha onda, desde miúdo. Até que tens utilizar quilos e quilos de, de, de, não, de gel. Não. Isso é o que tu pensas. Eu uso zero gel, meu. Zero gel. Então, é, é laca, laca. Eu já e deixo Não, então, nada, é nada, nada. eu não uso pescador. Nem uso lacas. Não uso nada de produtos químicos. Nada. Um punk não precisa nada dessa merda, meu. Como então, é que faz? Olha, eu desde pequenino. Está caramba, bem, caramba. azul e branco. Eu vou Ser dizer, a ovelha virgem. virgem. Olha, agora, já acertados numa. <risos> já acertados numa. Eu vou -te dizer, Sim. eu não faço a crista de agora, tipo, que eu cor cor cordei agora para a vida. Já, é. já há muito tempo que eu, que eu curto música punk e nem sempre andei de crista. Já tive cabelo comprido. Fala Mas tua, a mentalidade, a, a tua banda o punk está é cá dentro, estás a ver? É, a tua, a tua e é a, a tua banda. A tua banda. Espera, espera. Pera, pera. Para pôr o cabelo no ar, aquilo que um, um gajo faz é... Uh, Sabonetas azul e branca, aquilo dá para 20 anos. Pegas só, só, só usas aquilo porque tu lavas as mãos com, com outra coisa e Exato. aquilo é só mesmo para o cabelo. E tu fazes. Podes assim. lavar, lavar as mãos e utilizar não, o cabelo Não, para não, não, não, não. Claro. eu uso aquilo claro. só mesmo para aquilo. É assim, faz assim só uma vez, só uma vez. Passas assim, estás a ver? Passas assim, uhum. aquilo é transparente e seca rápido e acabou. Porque se tu vais usar produtos químicos na cabeça, é assim, tu és um ser humano, viestes ao mundo. Tu não foste feito para pôr merdas químicas na, na tua cabeça. As suas pessoas têm queda de cabelo, têm problemas é, químicos. Tu estás é a, ali, disso. É a disso. O meu avô morreu com o cabelo todo, nunca foi careca, e ele lavava a cabeça com sabão. Ele não usava shampoo. estás a ver? E tinha o cabelo isso, forte. É, sim, não. isso é mito. Isso é isso do é shampoo é mito. Não, não é um mito, isto é uma realidade. Isto é uma não, realidade. A cena de utilizar porque... Previna yeah, isto, e É mito, isso é mito. Podes crer que é, pode crer que é. é. Sim, há um produto, há um produto que é mesmo preciso: que é para é. pessoas que têm alupécia, há uma coisa que chama peel food, ah, peel uma food coisa aquilo. específica. Oh man, mas tu metes aquilo na cabeça só o teu cabelo parece arame farpado, tu, tu não consegues pentear, porque é. o, o cabelo fica mesmo forte. Tirando isso, que é, um, que é aquilo é receitado para quem tem problemas de queda de cabelo, é pá, aí tudo bem, tu estás a usar como uma coisa medicinal, não é? Agora, tirando o resto, pá, eu não, não é uma estupidez estar a pouco é na cabeça para quê? Estás a entender? Tipo, há, há, o ser humano já existe há não sei quanto tempo na Terra, e agora é que inventaram o shampoo. Então, antigamente eu não tinham é, o cabelo lindo. Pá, é assim deste já novado e cheiroso. tá bom, tá, tá bom siga. E pronto, olha, não, não sei se tens alguma coisa a fazer. Não, eu não sei tenho. Já aqui. olha aqui e tens mais adorei, alguma de adorei, adorei este, este bocadinho. Também, mano. Isto é uma conversa. Uh, temos, que, temos que fazer isto mais vezes. Yeah, man. É o que eu digo sempre. E tens de tomar também a iniciativa, man. Eu não me importo dizer, é pá, bora, bora. E depois ver se o pessoal claro, quer... Claro que, que sim, claro que sim. Mas tu também podes tomar iniciativa, meu. Eu tudo que tu me coisa eu alinho em tudo. Eu sou um gajo disponível. É. Desde que eu tenha disponibilidade, eu estou sempre aberto para ajudar e, e para contribuir. E eu já meti aí no, no canal a descrição da, do teu canal. E vou meter lá também, agora a seguir, quando nós fecharmos, o do NFT. Para toda a gente, quem quiser ir lá ver o NFT da... Da, Mariana, som, da Mamona <risos> da Mamona Assassina uh, eu vou lá meter no link, já lá está o do teu canal esse, uh, esse, esse NFT diz que é, é, é, o som está tipo top top 10 na, na na Tailândia a sério? não yeah. me digas, não yeah, me digas yeah, que o yeah. strike, oh man. houve então, um olha, gajo um gajo meti fez download um teu Atlândia grupo. e está hum, lá passando a, a rádio ah é, passa muito na rádio aquilo não é? Na Tailândia, yeah, o gajo fez download, está lá a passar, aquilo é um sucesso. Oh my God, na volta, isto ainda vai levar a strike por causa do som, oh man. É assim, o se tu um a strike por causa não, do, não do não de um som, ele é. vai a... por causa da outra. Do, do som é impossível levar a strike. Ah, aí é? Ah, ok. É, Isso não é. Só, só, se, só se eu... eu uh... Não, não tem co... não, não tem não acionar o mecanismo de copyright né <risos> mas o eu... NFT é teu ben. caso contrário não tem copyright quer dizer tem copyright mas no sentido de para passar aqui no YouTube é, é livre Acho que é, na boa. É, é, é na boa olha Óbvio, sim. Eu, sim. Lá, lá na descrição Obvio. para quem quiser ir ver eu meti lá o canal do telegram do Faísca é um canal muito bacana Recomendo a toda a gente. Pá, Já fazemos este lives é um semanalmente a cada duas semanas. Uh... Diz lá, diz lá. A cada duas semanas fazem live, não é? Fazem live. Semanalmente não, a cada não, duas não. semanas fazemos estou live. A falar do outro canal. estou a falar Falou. dos dois. Eu meti meti o canal do Telegram e meti o canal do YouTube. Estás a ver? Que é o mesmo. É, é, não, é o mesmo, não. Um é o Telegram, o outro é, é, é o YouTube. Mas é a mesma coisa, mesma. coisa, é o mesmo. É mo... é Exatamente, é pode alguém, pode alguém assim, há pessoal que já nos viu, mas há, pode este vídeo uh, ser visto por outras pessoas que não conhecem e caso tenham é interesse de conhecer aqui o canal é do Faísca, tanto no Telegram como no, no YouTube. Foi isso é Goku, atenção. É, atenção. Faísca e Goku, é isso, Faísca e Goku, peço desculpa, Faísca isso Goku. É pá, olha, Fisca, o gajo fica a barriga de rir, meu, o gajo, é gajo, é é gajo ria é. ri até ele doer a barriga, meu é sempre boa boa disposição é e isso é que interessa man quem não conhecer tinha aqui o canal do do Faisca, tem um yeah, link lá eu, vou lá bem meter. Bem. eu é não tinha lá foi o um link da do NFT mas vou lá pôr espero que o comprimento daquilo é pá devíamos arranjar uma coisa de fazer o short ao, ao link que era para aquilo ter só uma coisinha pequenina tu consegues me passar isso porque era bom para é. ti para o futuro. Era bom para ti para o futuro teres um link daquele NFT, que fosse short, sabes? Que há uma coisa que faz o short. E tu, em vez de teres um link, aquilo é boa da grande, estás a ver, uh, ficava Sim. só uma coisinha pequenina. Se tu arranjasses isso, era bom para ti. Uh, porque no futuro, quando queres. que estudar, mais, tenho estudar isso, que eu, eu não eu desconheço. Vamos estudar, isso. vais ao Bitly, vais ao Bitly, escreves assim: short URL. A gente, a gente, tu vais me ensinar isso. Vais me na ensinar boa, isso. Mas no noutro momento. Na boa, na boa, na boa. Então vá, olha, um grande abraço a todos. Olha aqui o Sérgio um Correia. O Sérgio Correia eu nunca tinha visto aqui. Ah, também sou o sabão. o Sérgio Correia, é então. Olha, uma pessoa que reconhece que os químicos na cabeça não são. Este é surfista, olha. É mesmo assim, man. Olha, já agora, és da fonte da tanca. Este ou... é é, é ele tem, tem, tem ali a prancha, mano. Este é um homem do desporto, mano. É, um é, um, é um homem free spirit, mano. Vê-se logo aqui pela foto. Pela... <risos> ah, mano, olha lá, está o homem. Mas ele está tá com as prancha faz... a falar ao não telefone. É ele está com a prancha. É e com o fato a... de mergulho a falar ao telefone, mano. É Às muito apausado, mano. É muito... Às vezes a água deve, deve estar fria como o caraças. Eles têm aqueles fatos lisotérmicos. Mas aquilo não dá para estar ali muitas horas lá dentro, estás a ver. Para mim, um gajo que faz cheiro, fogo, é um desporto. Olha, para já curtes bué, estás a ver? E daí, yeah, yeah, yeah, yeah. não é uma coisa para todos, porque olha a água fria, fonte Boa. da terra, costa da caparica e o caralho. Ai, não, ai, não. Ai, carro... não. <risos> Até congela o coiso. É a coisa. Bem, Albedo, Albedo. Fez fantástico, café. Peniche, peniche, Peniche. E a Peniche, grandes ondas, bacana. Grandes ondas meu Iri uh, iriceira a uh, Peniche Iri também tem grandes ondas é. tá, senhor. Yeah, yeah. então vá Bed. Estou no grupo telegram e aí é bacana que estás tá, no Bad Beach Club man estás no Bad Beach Club olha se calhar é um é um é um é um, é um lá do canal meu grande barra e a yeah, fixe fixe deixa cá ver a resposta Ah, Sérgio PX olha é o canal dele Olha, e eu sou da Nazaré, do <risos> Gabriel Matos. Então, olha, boas, ondas, boas ondas. Boas ondas na Nazaré. Boas ondas. Oi, oh, são as maiores, man. <risos> são as maiores, meu. Olha o Sérgio Correia, lá na Nazaré, man. Aquilo oh. é que era coragem, man. Aquilo é que coragem, no coragem do leão. Então <risos> então vá, malta. Então vá, um grande abraço. Um abraço. Obrigado por um terem um estado aí com a gente. Espero que tenham gostado. Yeah e a gente vamos reunindo de vez em quando fazemos assim um especial convida-me tu também para o teu canal a gente podemos fazer no teu se quiseres estás a ver tranquilo então, é à vontade a ver se ganhas umas views lá no teu também estás a ver é pronto, isso é olha, fazer é espalhar é. aqui a uh, Cripto a Gonçalo Mariana olha toma Mariana ah, vai taxar vai a, taxar o a a outra, a outra. <risos> Vai taxar o caralho. Desculpa, é. mal a não linguagem. Tem que ser. Eu sou Agora do é que norte. É que eu quero dizer estar. uma coisa. <risos> Mariana. <risos> Batachar. <risos> <risos> a pique. Que <risos> Mamões do caralho. Só querem mamar seus <risos> mamões do caralho. Então lá, tchau pessoal. Um grande abraço. Tchau. Tchau. tchau, tchau.